Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Trezepada. Estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Adriano, o Elcio, e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele que vai elevar o um nível não só de inteligência, mas de beleza desse canal, que diga-se de passagem... <risos> o Rodrigo Hilbert né, do turismo, né, André? Rodrigo Hilbert do turismo. Eu... Rodrigo Hilbert das viagens, exatamente, ele, Thiago Spinello, a é, gente é. vai falar aqui de viagens, não vamos falar de é, perrengues e também, logicamente, muitas dicas e informação, então não sai daí e acompanha que ficou muito legal esse episódio. Não, pra gente começar aí, é, é, se apresenta um pouquinho, fala aí um pouquinho de você, é, onde vive, o que come, onde, o que faz a vida, falar um pouquinho do como que começou o de, o de Mochila Pronta, só para a galera te conhecer um pouquinho melhor. Legal, gente. Primeiramente, obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite também ao E Bom, meu nome é Thiago eu sou um dos fundadores da agência de viagens de Mochila Pronta. É, atualmente eu moro em Paulínia, né, na metrópole, na grande megalópole de Paulínia, aqui no interior de São Paulo e... Fica na Grande Campinas, né? Isso, exatamente, ali do lado Não tome água de lá não, viu galera? Não, é é, uma... eu aqui de Paulínia Alto, fica tranquilo Mas <risos> é o contrário, Campinas fica na Grande Paulínia é, Exatamente, disso. na, na, na RMC aqui, na verdade é Paulínia que comanda na verdade, Paulinho é cidade de dormitório de Campinas, cara, sendo bem real, porque a vida de todo paulinense praticamente acontece em Campinas. Se que você quer fazer isso, vai pra lá. É e bom, somos fundadores da de Mochila Pronta, né? É uma agência online de viagens internacionais personalizadas, esse é o foco da agência. Então nós não trabalhamos com pacotes. Realmente é algo totalmente feito à mão, como se fosse um artesanato. E nesse ano de pandemia não foram muitos desafios, e acabou que a gente remodelou muito a estrutura da empresa. A gente entrou também no lado, antes sempre foi de pessoa, diretamente para pessoas físicas, a gente ouviu uma oportunidade para pessoas jurídicas também, depois eu vou abrir um pouco mais de informações aí, conforme o papo for rolando. E, mas foi um ano realmente bem desafiador aí para o turismo, é isso que quero dividir com vocês também, espero que, que o papo seja muito proveitoso, e obrigado mais uma vez pelo convite. Eu, falar, é, eu queria compartilhar aqui que eu já fui cliente do Tiago, quando eu fiz... Hoje anos de hoje já... Você vai ganhar quanto na próxima viagem de eu desconto? só aí? uma vez, né? isso, aí, isso aí, depois a gente negocia, a gente é. ganha. Eu sabia é... que eu ia ter a falta depois. É. Cara, não, mas é... é... E assim, então, tá é uma história bacana. Bacana, pô, não. Na verdade, tá uma tragédia. Todora essas essa, histórias. Né? Essa tá história. Aí, histórias. Né? <risos> é. Eu fui... Você sabe já do que eu vou falar, né? e vai eu, dar merda eu fiz 10 anos de casado e a Camila a gente queria fazer uma viagem para Europa né E aí eu sabia do, do Thiago que ele tinha lá em empresa e tal a gente contratou ele Puta, fantástico porque é, é, cara você vê hotel passagem roteiro querendo ou não Pagou desconta né? na dá próxima um trabalho. aí viu não dá um, dá um trabalho às vezes que eu fui para Europa mesmo as duas vezes que eu fui que eu fiz mochilão fui com a minha esposa eu que fui atrás Às é, oh, vezes quando você vai atrás sai um pouco mais barato do que numa agência mas é o que o André falou, é, você troca o dinheiro do negócio pelo trampo que você tem de ficar procurando hotel, Exatamente. ter o medo de conseguir é né? registrar. É então, se você tem alguma empresa que. Não precisa ser uma grande empresa, que às vezes elas são caras, mas alguém de confiança, uma empresa menor, às vezes vale muito a pena mesmo, né? Tiago, minha irmã quer fazer um intercâmbio aí nos Estados Unidos. Você faz isso? Cara, faz tá buscando uma agência. É, a parte de estudos diretamente tem empresas especializadas nisso. O que eu entraria seria, por exemplo, passagem, seguro, câmbio, aluguel de carro, caso ela queira. E o que eu posso fazer para ela, na, no caso de viagens de lazer, ela viajar antes, durante ou depois do intercâmbio dela. Então, Mas a parte bom. dos estudos mesmo, aí tem empresas focadas só na parte do estudo. Vou pedir para ela te procurar, Thiago. Eu, eu um, cliente aí. um mês e PH depois do mês para os Estados Unidos, aí eu acoplo ali o meu então, trabalho se... Ela gente. já está vacinada já, hein? Ah, então, veio o caminho andado. Mas não é a Coronavac, não, né? A Corona não tá podendo poder é. entrar nos outros países. Tem que ah, ser. É. Tem é essa é, cara. Cara. Fazendo é. um adendo, não sei se, se vocês chegaram a ver na internet aí, teve uma senhora de casa que postou aí e que queria, tipo, uma governanta. E aí, tipo, pagando super mal. Ah, eu vi, cara. E aí, no eu fim, vi. ainda tinha uma, uma especificação. Tem que estar vacinada com a vacina da Pfizer. É né? só fazer um adendo. É. Então, como o povo é louco, né? Mas. Desculpa André, segue aí, cara. Não, não mas eu, eu, então, o Tiago falou exatamente a palavra importante, né, o negócio do seguro. O que aconteceu? A gente foi para lá e a, o nosso roteiro era Londres, é, Paris, aí, qual que era? Bruxelas e Bruxas, né? Bruxas é. era a última e a gente voltava. Então, assim, o pr primeiro é, é, destino é, era Londres. Aí, pô, beleza, chegamos lá. É, fomos pro hotel, aí a Camila falou, pô, tô meio cansado, eu vou tomar um banho. Eu falei, ah, beleza, fui lá, ligar a TV, tô deitado na cama, aí eu ouço um barulho, Pum! aquele bem, barulho aí, seco cara. assim. Eu falei, puta que pariu, o que aconteceu, velho? Aí eu falei, Camila, tudo bem aí? Não respondeu. Eu falei, pô, deu um Eu abri a porta do banheiro, que ela tava sentada na, na, na, dentro da banheira, com um rasgo na testa só nossa. descendo melado já ah. mas sabe aquele corte assim que você já consegue ver a gordurinha lá dentro Adoro. nossa cara eu é. olhei eu falei nossa vai ter que dar ponto acabou a viagem, só falei, só falei acabou isso, a viagem não mas que cara, é, se né? começar a viagem assim <risos> mano, primeiro aí, dia da viagem tá já em outro país ver. né cara tem tá outro, outro país, país cara. É, cara. Nossa, aí eu. eu cara, fiquei... quando eu tava em Orlando, quando tu queimou lá o chuveiro, já foi foda, pô. Caralho, e foi só não. Queima, uma queimada não. aí. Não Queimar um chuveiro, é, mano. É, foda, é cara, foi é tá foda. Assim. Cara, não, aí não, vou, mano. pô, aí eu ligar na recepção, falei, pô, aconteceu um acidente, minha esposa aqui vai precisar ir pro hospital, você pode me chamar, chamar ambulância? Eu falei, não, claro. Aí só que eles não chamam a ambulância, eles ligam, pra... lá eles têm um SUS lá também, né? que eu esqueci a sigla, que é tipo o Sistema de Saúde da Inglaterra. Ah, é verdade, é, tem mesmo. É, que, que na verdade o nosso SUS foi idealizado nesse sistema britânico, né? E aí eles ligam, tipo, pro SUS lá, e aí atendem, eles só transferem a chamada pra mim. Aí imagina, você é nervoso, você acabou de chegar, tá com fuso horário, a mãe acabou de abrir a cabeça falando inglês, tentando explicar, e aí tem um negócio que aconteceu que, assim, eles ficam tentando é, descobrir se é violência doméstica. E aí eles perguntam dez vezes a mesma coisa pra mim, depois pergunta dez vezes a mesma coisa pra Camila, aí depois, quando chegou o paramédico lá, o paramédico ficou perguntando... Ah, não, aí na, durante o telefonema ainda, ela falava assim, mas você tá em perigo? Você está bem? Você está segura? Porque tá achando que eu ia... Eu, eu, cara, é eu ser preso ainda Vai é preso Camila. ainda, puta que pariu. <risos> eu ia ser preso aqui, eu falei. Aí chegou, beleza, chegou lá o paramédico, aí as mesmas perguntas, cara, tudo igual. Não, mas como é que foi? Mas... Mas ah, é, foi assim mesmo? Eu perguntava de novo. E ela respondendo, sempre uma coisa. <risos> aí nessa hora que eu liguei pro Tiago na verdade, não sei se eu te liguei, eu mandei mensagem. Falei, cara, hum, dá um BO aqui. É. É, e aí, o que, que eu faço? Porque eu não sabia se eu, é, se eu ia ter que acionar. Se, pô, ah, vai pro hospital. Pô, Quanto que vai ficar essa conta do hospital? É, aí, beleza, em acionei. Os... Sei lá, em euro ainda, né? No caso, só então, em, em euro. Em pô, euro. Às cara. vezes o barato sai aí, beleza, caro Beleza, acionei. Né? É. é aí, beleza. Acionei o seguro aí. Assim, só disso aí eu acho que cobria coisa de 10 mil euros ou 20 mil euros. Uma coisa assim, o seguro cobria, mas no final, como é, uma, é, é um SUS e foi primeiro socorros, né? Porque ela, ela tomou ponto, né? Ela tomou acho que uns 4 ou 5 pontos aqui no, no oh, Specida, mas no final não cobrou nada. Acabou saindo lá pelo sistema de, de saúde uhum. pública e tal. Mas cara, se você não tem esse suporte. Que, Imagina que se realmente eu não tivesse, né, uhum. contratado nada e não tivesse seguro e fosse para nos Estados Unidos, que só uma ambulância lá custa 50 mil dólares. Ah, você só falava você assim, é, só, só é a mulher, deu nada não, nem, nem tá sangrando. tá <risos> é um chiclete e um clímpis aí. Tá aqui, né? Põe pô esse lá. guardanapo é aqui, ó. Que é que eu vou comprar um nada. uísque ali, jogar aí eu dou um ponto. Ah, é, é é. não tem nada não, mulher. Tá <risos> eu mesmo costuro essa merda aí. Pô. É. na hora, velho. Né? Na hora que a conta é. chega. Eu mas nunca é precisei, é, cara, mas. Da viagem, né? é. Eu, eu <risos> nunca não, precisei, engano, André. Não. Mas se eu não me engano, é. o meu pai numa das viagens aí deu algum problema com o meu pai também. E meu pai sempre fala isso também. Tem que fazer seguro de viagem, porque não, nem você eu nunca lembro, sabe pai, se vai fazer, dar uma merda e você é não tá no Brasil. Tá em outro país, não, é outra cultura, é outra forma. Aí se dá uma merda. É lembra se meu pai também teve uma casa. Cara, um cara e o seguro aí, também o saque no valor da viagem também, não é algo... Tão... Não, Ei, não é, Thiago cara. você Tiago, tá... você é mais especialista do que eu nisso, eu acho que não... É, você coloca não... aí na casa de uns, cara, 20 reais Então, cara... É, 20 reais, cara, 20 reais. Mas aí você vai para Europa, 20 reais hoje vai dar o quê? Dá 3 euros, 4 euros. Merefe. Não, cara, tem que fazer É um, é um pingado é um eu, E eu vou falar pra você, eu é. sou cagão pra caramba cara Toda vez que eu viajei, principalmente é. quando eu viava, viajava Sozinho a é, Trabalho assim Cara, eu, eu sou aquele cara que Olha, Sai aqui, que quase do hotel uma... Porque você dá uma merda, cara, eu falo, Tô sozinho aqui é. nessa porra, cara, não Sim, tem ninguém ver. É, clientes é. assim, cara Segura aquela coisa que assim não é, não é obrigatório Dependendo do país que você vai, né Mas é, é muito bom você ter, porque é o tipo de coisa que você compra rezando não ter que usar, mas se precisar usar, é isso é aí. Então de seguro, Tiago, você André, pode mas... usar, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. Você falou aí, né? Eu vi o André falando sobre viagem pessoa física, eu também trabalhei numa multinacional, né? É, a minha esposa também trabalha numa multinacional, e tinha muito a contratação de agências especializadas para levar executivo ou funcionários, né? É, e eu sei que isso dá um trampo, porque às vezes, cara, a, aconteceu isso semana, semanas atrás aí com a minha esposa, é, tinha um funcionário que tinha que viajar, cara, assim, a Zap, um dia, acho que do, daqui dois dias tinha que sair do Brasil, e é. cara, a agência tinha que se virar para botar o cara no avião, e é. em dois dias o cara tinha que estar tá lá no país, enfim. Isso acontece? se Você dá essa assistência? Como é que é isso, cara? Quando chega é. um... Eu sempre tive curiosidade, como é que vocês mexem, porque vocês têm contato né? em hotel, agência, é, é, companhias aéreas, como que funciona isso? É, curiosidade. Perfeito. É, quando vem assim um caso de extrema urgência, muitos casos realmente só uma agência vai conseguir resolver. Porque, às vezes, o, o banco de dados de um site convencional, de uma operadora, de uma agência online, é diferente do que uma agência como a minha é, tem acesso. Então, é como se a gente tivesse acesso, literalmente, ao, ao banco de dados, ao estoque da companhia inteira. E é. a proximidade de contato, de suporte também, que a gente vai conseguir dar, é completamente diferente. Então, não é só, às vezes, a questão do preço. É o tipo de acesso que a gente tem também de tarifas e também de suporte. É, e aí, por exemplo, temos casos engraçados que já aconteceram. Na Copa da Rússia, que foi em mil... 2016... Quando foi? 2016, pois é, né? 2014. 2014, 2014 e foi Brasil, foi 2018, não foi? Ah, 2018, é, 2018 verdade. 2018, 2018, é, verdade 2018. é, tinha um cliente meu que ele morava em Miami na época, e aí ele queria com a família, ele tinha, ele tinha ganho, na verdade, a, os tickets da, da, da final da Copa. E ele queria ir porque queria com o filho dele pra, pra Rússia lá e tal, pra Moscou que eu acho que é a ah, Rússia, César, não lembro. É, é assim, cara, era dois dias depois. Como que você arrumou? Nossa, cara. Pra final da Copa do Mundo, dois Opa. dias depois, detalhe. Primeira classe. Nossa. então assim, consegui colocar o cara em primeira classe. assim a gente foi cavando as companhias aéreas coloquei ele em, uma, em algumas conexões na, em outras cidades da Europa acho que foi em Frankfurt, não lembro e rolou o voo, mas assim, dois dias depois o um cara estava na Rússia, viajando para a Rússia então, é, é, e foi na verdade uma agência que ele procurou primeiro, essa agência me conhecia sabia que eu tinha uns outros acessos que ela não tinha e ela me passou esse cliente e falou Tiago, não, eu não tenho acesso para resolver, eu sei que você tem e e aí eu consegui colocar o cara na russa dois dias depois. Então foi assim um cara. Você tem aquele é. acesso do, do, do fio do bigode, né? Que, que é. você, que você consegue falar com aquela pessoa certa que é quem aperta o botão ali é. que libera o negócio. É uma, é, é, e no site é. você é só mais um, né? Que tá ali acessando igual de uhum, é. gente. Muitas vezes eu tenho a executiva de contas, o executivo né, também de contas da companhia aérea. Então, você chama a pessoa no WhatsApp, assim, sabe? ou de algumas empresas intermediárias também que ajudam bastante também na, nessas negociações. Então, é um relacionamento muito próximo que no site jamais a pessoa vai ter. Entendi. E é um ticket caríssimo assim, né, de passar aéreas. Você imagina duas primeiras, no final da Copa, dois dias antes do, do, do jogo, é, do que o do, do cara queria embarcar. Então, um Vai ah, saiu que, o quê? Uns 5, umas 5 vezes, 10 vezes mais o valor ou não? Nada disso? Acredito gente umas 3 vezes o valor. Ah, eles Nossa. pagaram aí uns 60, 70 mil na passagem. Nossa, Maria. Para duas pessoas. Se o, o, o cara podia, queria você. muito, é, isso que falar. Mas é. muito... E o cara foi ver o Brasil tomar 7 lá, é. foi isso? Na verdade, talvez. Não, teve... Foi na, na final. Rússia, né? Ah, ah foi, foi na, na Rússia. 7 foi aqui no Brasil, foi no Brasil. Mas eu não consegue ah, nem é. chegar perto da final mais, não. É. Cara, fazendo <risos> um parente, vocês viram uma família colombiana que veio aqui para o Brasil para assistir o Jogo do Brasil e Colômbia? Só que, cara, não, não, não tem público, é? Ah, não, verdade, cara. Compraram a passagem ao ah, hotel, vieram é. para cá. E aí. Mas falou, pô, mas vocês não tinham. Não, a gente achou que dava para comprar aqui. pô, mas. Não, que que não eles é isso que ia falar aqui. que falar sabe que a gente está numa pandemia. Um vírus, tem um vírus né? aí. Pô, aí, tem um vírus, estão sabendo? Um vírus. Tem um virinhos aí que dá uma gripe. Pegou é, aí no é país de vocês, rios. né? É, eles viram em outro jogo, viram aqui bancada lotada, por aquela De algum outro jogo, eles resolveram comprar do nada e acharam que ia estar lotado o estádio. Então, cara, como tem isso maluco aí. Sim. Cara, a já viram outros casos de urgência, é, de uma família que, assim, vender tudo da, da casa, e no dia seguinte eles já estavam querendo ir para Portugal que nem existia, esse foi o caso mais extremo. Esse foi o um caso de um Caraca, dia, dia seguinte, eles estavam vendendo tudo da casa. Parecia que estava sendo fugido. Foi bizarro assim, essa história. Ele tinha medo, não... Thiago, pegar um negócio desse, depois você virar cúmplice desse negócio aí. Então, não, eu conheci a pessoa <risos> pessoalmente. Você assim, <risos> conheceu o, o mafioso pessoalmente? É, é, de Paulinha. E, me e pagou eu... em Bitcoin, eu conheço o cara <risos> e, e o Thiago, é... me... assim, né cara, acho que, vamos lá, né? o, o, o nosso normal ah. vai mudar depois da pandemia, né não Com vai certeza. ser igual a dois anos atrás, hum. mas em certo momento a gente vai voltar a poder andar sem máscara voltar a viajar, eu gosto muito de viajar, tava planejando viajar e não viajei esse ano aí, né, nem ano passado, nem esse ano, e pretendo viajar aí, né. E assim, óbvio, né, não tem como você saber, mas estimado, cara, você acha que vai ser no mercado, assim, uma boa hora pra galera começar a voltar a viajar? E dá uma dica pra galera, assim, que, que igual eu, assim, tá ansioso, quer viajar... Cara, qual que você acha que vai ser assim, um melhor momento? Dicas assim. Pra assim, puts... a poupança cheia de dinheiro ali, só esperando a É, ah, Que dica que é, você é, dá? Pro... Que espera. espera. Tá 13, tá tudo ok. Cara... Pega o contato do Elcio ali fica to... e fica toda tipo semana se perguntando: Ó, já tomou a vacina? Já quer ir? Final do ano? Putz, eu acho que lá no final do ano, ou melhor deixar pra 2023. e, Cara, aí é. vai ser países legais que, cara, vai estar tá muito bom pra viajar porque vai ter barateado então. O que, que você vê assim, pós-pandemia? Que dicas que você dá pra galera que vai voltar, frenética aí para viajar? Legal. É uma ótima pergunta. Na verdade, tem muitas pessoas, assim, que ficam um pouco em cima do muro porque estão vendo alguns países abrir fronteira agora e não sabem se está na hora de dar um próximo passo. Que nem há dois dias atrás, dia dia 25, né? Acho que foi dois dias atrás. Sim. E a, a, a, a Suíça abriu fronteira já. Então, você começa a ver alguns países tirando máscara, né? Em alguns lugares na Espanha, em alguns lugares nos Estados Unidos. Então dá uma esperança que a gente está caminhando para um cenário muito otimista, né? muito positivo. O falo, muito... fez show em Nova York, não foi? Oi? Foi, o né? fez né? show foi. em Nova York, não foi? Eles estavam querendo foi. fazer acho que um evento para 60 mil pessoas, algo Nossa. que eu tinha lido, assim, para meio que já celebrar e dar sequência nisso. E o turismo na Europa interna ele já está rolando, eles têm um passaporte verde também, claro, que é com as precauções ainda, mas você já, já vê uma movimentação muito positiva. É, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, o que tem acontecido agora é que assim, ainda tem muitas tarifas é, que são vantajosas, porque o turismo ainda está retomando. Depois que todo mundo sentir essa mesma confiança que a maioria das pessoas estão buscando, é, oferta e demanda, né? A regra básica de mercado. Automaticamente a tendência é que as tarifas de passagens e hospedagens tendem a subir. Outro ponto é que o câmbio também está muito instável. Claro que ele deu uma regredida aí nas duas últimas semanas, né? Pô, regrediu pra caramba, que continua muito. assim. É bom pra todo mundo. É, mas a gente não sabe se vai ter mais estabilidade ou não. Aí, sei lá, na parte política. alguém. Você já começou, aí, aumento, já? já começou a perceber o aumento já? Já começou a perceber o aumento da série? Dois meses atrás. Mas só a, a viagem interna Quatro. ou externa, Tiago? Interno ou externo? Uh, mais internacional, que é o foco da minha agência mesmo. Mas o internacional caramba. continua sempre com bastante procura, porque. É, são, é, é, um, é um tipo de público que poderia se sentir um pouco diferente, né? porque, às vezes, a pessoa que vai viajar aqui no Brasil, uh, muitos resorts, muitos hotéis, eles elevaram bastante o custo, porque só podia viajar aqui no Brasil. Então, uhum. assim, o turismo nacional Sério? continua rodando, mas... Sério? os preços? É, achei que é diminuído. Sentido? Nada. Menor demanda, se aumenta é. o preço, né? Para conseguir continuar no negócio. E não só isso. Muitos hotéis estão funcionando com a capacidade de 40%, 50%, então, para manter rodando aquele hotel, é claro, você enxuga quatro de funcionário e tudo, mas para você manter essa, esse distanciamento, essa ocupação máxima ali que o governo estava decretando, tiveram que dar uma selecionada. Eu, eu sinceramente, eu consegui dar umas esticadas para alguns lugares bem isolados, assim, fui para chalé, ficar lá no meio do mato, quietinho e tal. É, então, assim, dei minhas escapadas, mas com muita consciência. E, e o que aconteceu foi que eu vi, eu já sabia dos preços de algumas das hospedais, e eu tomei meio eu falei aí, poxa, tá uns 30% mais caro. E você é da área, você hein? E você é da área, hein? Você é da área. Já imagina a gente. É, mas é. só concluindo ali a, a ideia do, do, do câmbio, cara, eu tomara que continue dessa maneira, mas o que principal é que as pessoas não estão ligadas é das flexibilidades que foram dadas por, por muitas empresas durante a pandemia. E essas flexibilidades elas já estão sendo retiradas e aí vai voltar como se fosse num período pré-pandemia. E você ah, eu... fala, qual que seria um exemplo dessa flexibilidade aí, Tiago? É uma companhia aérea que você pode remarcar sem custo, pelo menos uma vez. Ah, legal. É, até o ponto é, que eu estava é... vendo aí nessa, na pandemia, né, não precisamos citar nome de sites nem nada, estava com aquelas promoções muito loucas, que ah. viaja ano que vem, e aí você pegava, sei lá, viagem para Cancún com all inclusive uma semana por R$ 2 mil reais a pessoa, que é hiper barato, aí dá até aquela dúvida, Tiagão, você que é do ramo, é de verdade isso aí? Tem alguma pegadinha por trás? Não é o desespero mesmo da galera tentar vender antecipado para conseguir uma grana agora? Não é isso? É, essa questão que você está levantando, ela começou logo que veio a pandemia mesmo aqui no Brasil, que foi decretado uhum. né, em março do ano passado. E em abril, de tanta demanda que teve dessa mesma dúvida, eu resolvi fazer uma live, são 30 minutos de live, eu levantei 10 pontos, elenquei 10 pontos do porquê que as pessoas não deveriam comprar ou pelo menos tomar cuidado. Putz, vou assistir isso aí e vou colocar cara, aqui depois vou na descrição, ver. cara, boa. Pois passa o link aí pra gente passo que a gente coloca depois a gente aqui no, coloca na descrição. Aqui. Vou, vou até assistir, legal, mas vai, faz um, um cara, resumo é, rápido aí. É, tem GTV lá da minha agência lá, que é arroba de mochila pronta. Aí, mas eu, eu, eu passo o link pra vocês, se vocês quiserem divulgar também, fiquem à vontade. Ah. E, e aí o que aconteceu? Cara, a conta primeiramente que não fecha. Não, não tem como, não tem como. É, outro ponto importante é que é, normalmente uma agência de viagens, ou principalmente as companhias aéreas, elas só disponibilizam voos com até 11 meses de antecedência. Para ser mais exato, cerca de 360 dias. A contar da data de retorno da, da, da sua viagem. Como é que uma pessoa está vendendo ou uma empresa, né? Vendendo uma, uma viagem para dois anos para frente. Nem existe o voo ainda. Nossa, cara. Legal. Então aí, aí você olha, você fala, pô, você não sabe qual, qual companhia aérea vai estar é, sendo assim usada para aquele trecho, qual o horário do seu voo? quantas conexões, se aquela companhia vai estar operando ainda ou não, se ela vai ter aberto falência, indo para a recuperação judicial, a, a, as cartas foram embaralhadas de novo. Então, mais do que nunca, as pessoas têm que ter cuidado, porque tem empresas vendendo e que a gente sabe que está em recuperação judicial. Por é, exemplo. por isso que às vezes tem que tomar cuidado com a empresa e tal. Vou dar um exemplo, um exemplo bom no caso, né? Tem uma empresa, não sei se você conhece aí, Thiagão, chama Fully Viagens. Fully? É. Não conheço. Uma empresa de, de viagem, assim, nada é, muito... Acho que não é uma empresa muito grande e tal. Era um amigo de uma... O dono era um amigo de um amigo, e aí foi crescer a empresa. E eu viajei com os caras uma vez, muito legal. Então, assim, viagens no Brasil aqui com eles é muito legal. Então, os caras são animados, vai de busão, consegue hotel. Então, é mais fácil do que você ficar indo atrás. E, recentemente, eu já fui com eles para Oktoberfest, já fui com eles pra um monte de lugar, e aí eu e minha esposa fomos com eles em... Acho que pra andando do Pinhal, tá? minha esposa gostou muito. E aí marcamos uma outra com eles ano passado para ir para o Rio de Janeiro. A gente confia na empresa, né? E aí deu a pandemia, eles, eles entraram em contato com a gente, ó, oh, não, não dá, o que vocês querem fazer? Aí tentamos postergar, só que até agora, a pandemia, não vai, né? E aí o que que eles fizeram? Eles deram um crédito para a gente, a gente está com um crédito, e assim que a pandemia passar, é, para entrar em contato com eles, que eles vão ver lá agora com esse crédito pra gente ir pra onde a gente queria ir. Então assim, putz, empresa de confiança, já fui com os caras várias vezes. E eu sei que quando agora passa a pandemia, a gente vai pingar lá uns caras lá e, apoia ah, é a viagem. Talvez dê alguma coisinha, alguma taxinha, porque igual a gente falou, pô, o câmbio mudou, as coisas mudaram. Pode ser que a gente tenha alguma taxinha extra e normal, mas não é, tipo, não fui enganado e não perdi a grana que eu vou usar pra viagem. Porque era uma empresa que igual a gente falou, pô, tá estranho isso aí, é melhor eu eu não comprar, né? Mas legal, cara. Muito bom cara, eu, Seguindo essa linha que o André, o André, não, o Elcio falou, até você comentou, assim, é, é uma outra dúvida também. Você acha que se a gente tivesse naquele cenário ainda com a vacina incerta, é, esses problemas políticos, você acha que o, o setor aguentaria mais quanto tempo se tivesse na situação que estava um ano atrás, por exemplo? Você acha que a Ia ser uma quebradeira forte no, no setor e não teria mais eu, eu, eu, jeito. Vou complementar a sua pergunta, né? Na verdade, é, além disso, como que você aí se virou também, né, ao longo desse, é boa. desse período? Porque a, a, a Gol, se já estava vendo, ela reportou tipo, um prejuízo de 6 bilhões, cara. Nossa, é muita é um, um, uma das. A Gol reportou um prejuízo de 6 bilhões. Brinca, eu não sei se isso é trimestral ou anual. É. E, e é isso, cara, o setor todo tá, tá, é. <risos> complementando é, a pergunta. A boa, na verdade, ela, ela começou a ter um lucrim e aí ela até comprou uns slots de uma companhia aérea, acho que amazonense. Né? Ela comprou a semana passada, né? Foi uns São slots. seis aviões. Um acionista, aí, aviões. um acionista aí. É. E tá acompanhando, bem. cara. É, e a Latana, né, cara, em recuperação judicial, então são os principais players do mercado saudáveis aí que eu diria do, do, do mercado nacional. né? Claro, tem outras companhias aéreas aí, tá Passarela, tá Pemirim, mas é, os principais, né, os, os principais players mesmo. E cara, essa pergunta de quanto tempo o mercado aumentaria, acho que é difícil dizer porque cada empresa tem o seu caixa, né, o, a sua capacidade de enxugar, de se modernizar, de otimizar até mesmo a estrutura da empresa mesmo para o mercado online, tem a, agora aquelas agências de 20, 30 anos, que é aquela agência de bairro, cara, arcaica para caramba. Essas foram as primeiras que foram fechando, porque se você não Amado. tem de captação online hoje em dia, é, é muito complicado. É, e querendo ou não, é um modelo mais caro né, para você manter a sua agência. Porque... Já, já devia ter alguma concorrência desleal com quem que era mais novo. Os caras já deviam estar tá passando por alguma dificuldade com a concorrência, ainda mais com a pandemia... Aí deve ter lascado mesmo, né? Na verdade, só acelerou o processo, né? Tinha muita empresa acelerou que ficar assim, inevitável. Exatamente. E é, e é engraçado que algumas empresas, elas realmente ficam naquela zona de conforto, tem, uma, tem um receio de, de se modernizar. Sim. Eu acho que, assim, eu não sou uma pessoa que sou antiga no mercado, obviamente, minha, minha empresa tem seis anos. Então, mas a gente estuda muito, eu participo de muito workshop, muito treinamento, tenho contato com essa galera que está muito mais tempo do que eu no mercado e aprendo muito também. Então eu vejo é, como foi transformando assim o mercado ao longo do tempo, principalmente numa era, numa era que começou uma digitalização um pouco maior. Quando vieram tipo assim, surgiu a Decolar, né? Foram as primeiras rotinas ali mais. Oh, fortes, eu fiz, né? fiz o primeiro sistema da Decolar, trabalhei numa agência e a gente ah, fez não? o sistema. É, trabalhei lá numa numa agência, a gente. A primeira versão eu participei da modelagem da Decolar oh. lá, os primeiros primórdios, tá? Uhum. <risos> Ah, a Decolar eu acho que ela faz parte de um grupo que é a Despegar. É a Despegar.com, que é a empresa espanha, espanhola, eu acho. E, cara, são gigantes. Né? Então eles deram muita força na internet. As pessoas começaram a sentir confiança de comprar online, viram uma praticidade. É muito é, aí, mesmo, é, cara. Pelo leilão de preço. Né? Então tem muita coisa. É, claro, às vezes um preço competitivo. É que assim, a Decolar, ela negocia, ela, ela é uma OTA, que a gente chama, que é a online travel agency. Então elas, elas negociam alguns voos, alguns trechos que é diferente de uma agência, por exemplo, como a minha, que eu vou ter acesso a todos os trechos. Então, se você me fala assim, ah, Tiago, vem uma passagem para mim, sei lá, para Bangkok, na Tailândia, beleza. Eu vou pegar, se você rodar na Decolar, talvez apareça quatro opções, para mim vai aparecer 20. Hum. Entendeu? Então, é, é mais ou menos nessa ideia. E aí, aparece com outras companhias aéreas, às vezes com conexões melhores, horários mais favoráveis e assim por diante. Mas você percebe que é sempre na Decolar, já as duas vezes que eu fui para a Europa, eu que fiz tudo, eu usei a Decolar porque eu confio muito, é prático, né? Você percebe que é sempre a mesma pegada, é sempre os mesmos caras que eles vão atrás, é sempre os, os trechos muito parecidos, né? Eu lembro quando eu viajei duas vezes para Europa, você percebe que é muito a mesma pegada mesmo, né? Parece que não tem uma, uma gama enorme de, é. de variedade, né? Apesar é, de ter eu, bastante, eu, eu, eu, né? É, é que sempre que você viajou assim, não foi nessa época que está é, tá mais delicada agora, mas uh. quem está precisando do suporte de uma agência como essa, cara, é, é água e óleo, assim, sabe? totalmente diferente. E, assim, e as pessoas estão vendo valor nisso agora. Porque, só, só pegando um gancho nessa parte, depois eu já respondo também a, a, a pergunta que vocês fizeram de, de como que foi essa, essa etapa na pandemia. E, assim Eu sempre gosto de falar que a de mochila pronta tem quatro principais diferenciais. Primeiro, que eu só faço viagem personalizada, não trabalho com pacote, que é como se fosse um artesanato. Então, eu já construí viagens daqui para clientes de mais de quatro meses de duração. Por então, assim, 37 cidades 17 países na mesma viagem. Então, você imagina, isso, pra, isso foi entregue em dois dias. É um material de 44 páginas, cara. Porque, assim, é, tem pessoas que falam, ah, legal, eu tenho a minha confiança, eu sou, pô, é, entro em site, pulso, faço minhas cotações, legal. Só que eu falo que são três coisas para você montar uma viagem bem feita. Primeiro, você precisa ter o tempo para fazer isso, que demanda para caramba. Você precisa também ter ali um pouco de conhecimento, né, você. às vezes você até mesmo fala um outro idioma pra você, porque tem sites que não estão traduzidos em português dependendo da viagem que você for fazer mal alemão ou inglês Entendeu? você vai ter um site tipo Turquia, sei lá, às vezes não tem você tem que ficar jogando no Google Tradutor mesmo e sentir confiança que você está fazendo a coisa certa <risos> é... e também tem a outra perna ali que é a agilidade porque não adianta nada você ter dois meses, levar dois meses para juntar todas essas peças, que é aquele voo que você viu no dia 1 no dia 60, não é mais o mesmo o câmbio já oscilou, entendeu? Então, você juntar todas essas peças muito rápido exige um conhecimento. E é um é eu faço viagens todos os dias, literalmente. Então, se você me falar viagem que você quer, eu me falo, meu, não vai por aqui, vai por aqui, esse trecho combina melhor, esse é o transporte correto, essa é a sequência correta. E aí é tudo uma questão de matemática também, porque se você coloca, sei lá, cinco destinos em cinco países diferentes, você tem cinco fatorial de probabilidade, possibilidades ali para você montar a sequência estratégica. São 120 possibilidades de sequência. Você vai testar o 120? Ninguém vai testar Olha, o 120. Cara, eu lembro muito bem quando você fez o planejamento da nossa viagem. Você falou isso. A gente tinha colocado, acho que, mais um país uh -huh. na viagem. E aí você deu esse toque. Você falou assim: Ó, é, a gente ficou, acho que, 10 dias, né? 10, 11 dias. Você falou: é muito país para pouco tempo. E aí é. a gente acabou tirando um e. Cara, foi Isso, é, bom, isso vem da experiência, bom, se né? até mais um, ficava melhor ainda. é, que é isso que eu Vem da experiência, né, igual você citou isso aí, do, das formas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Europa, fui sozinho, cara e coragem, é, deu até uma merda, depois eu, na, nas três depadas eu conto a primeira a merda que deu. Mas, é, mas a segunda vez que eu fui, que eu já conheci um pouco a Europa, eu fiz um pouco parecido com o André. A gente foi para Paris, para Bruxelas, né, Bruges e depois Amsterdã. Eu já sabia linhas de trem, linhas de ônibus, linha. o então, que eu fiz? Polônia, lá, né? Eu cheguei lá né? em Paris por avião, comprei a volta pela Amsterdã e eu fiz Paris, Bruxelas, Bruxelas, Amsterdã, tudo via trem. Tudo super de boa, mas assim, porque eu já tinha ido uma vez, aí tinham me falado isso, aí eu tinha visto... Se não, igual a primeira vez que eu fui para Europa, eu fiz tudo de Ryanair. Uhum. E assim, é rápido, é até que barato. Só que, mano, avião é aquele trâmite, né? Você tem que ir, botar mala, e tem medo de perder mala. tem muito mais prático, né? Então você acaba também, a experiência vai aprendendo. Aí nada é melhor que o Thiago, por exemplo, que é um cara que tem a experiência todo dia pra fazer essa coisa mais customizada, né? Então isso que é o legal, né? As pessoas que têm experiência conseguem dar essa visão melhor de... Cara, não, isso aqui que você falou que você está querendo fazer, funciona. Mas se você fizer assim, é melhor. E acho que isso é em toda área, né, Adriano? Em TI, Bem, igualzinho, claro. né? Muita gente que vai aí, ah, não, eu tenho uma solução pronta. Aí você olha o cara e fala, não, funciona isso que você quer. Mas é. a gente forma as mil vezes formas melhores. Então, faz muito sentido isso aí, cara, realmente. Muito legal, das diferenças de rotas que você pode fazer e como isso pode influenciar no tempo e no preço do que você vai querer fazer o Uma coisa, um exemplo, pegando o que você está comentando, é que são assim, aquelas pessoas que falam, cara, encontrei essa passagem aérea. O que, que você acha? A pessoa vem e manda só uma passagem, a viagem dela é de um mês, às vezes, na Europa. Ela está vendo um item. E aí, às vezes, a passagem dela está mais barata do que a que eu sugeriria para ela. Só que no final, a que, eu, a que eu sugeri, ela compõe algo que no macro vai ficar muito melhor. De valor, ela vai economizar, no final das contas, e ainda o roteiro vai ficar muito é. melhor. Porque... E é uma coisa besta, cara. <risos> Tem umas coisas bestas, por exemplo, eu fui para Paris. E França, cara, os franceses têm umas birras com o inglês, porque eles perderam a guerra pra caramba pros ingleses, né? É. Então, muito francês lá, não é que eles não querem, eles não gostam de falar inglês. E assim, Totalmente, aeroporto é. é fácil, e no Google, você pesquisa, né? Pô, eu vou descer aqui, aí portão tal, você sai, pega o ônibus tal, não é nada complexo. Só que deu a teta que eu cheguei lá em Paris, eu não achava o portão. Você tentava, acho falar com algum funcionário do, do, do aeroporto, em inglês? Ah, não, não, não, não, não. cara, eu acho que eu e minha esposa rondamos uma hora o aeroporto, até eu entender como funcionava o aeroporto. Aí eu falei, agora eu entendi. O portão tal é, é aqui, ó. Aí eu acho que a hora que eu achei o portão, aí vai. Então, assim, essas coisas besta Olha, uma hora eu perdi com a minha esposa de viagem, que já tá conhecendo ela... Já tá no hotel, já conhecendo a, a, a Paris e eu fiquei rondando. Então essas é. coisas, você tem alguém por trás pra pensar pra você que já teve a experiência e sabe a melhor forma, cara, não tem preço. É uma eu falei uma hora que eu e minha esposa ficamos lá igual uns trouxas rondando. Né? Eu tá é. grande, tá grande. É, e eu sabia <risos> o que tinha que fazer. Tinha que sair no portão tal, pegar... Tanto que a hora que eu achei o portão, ah, tá aqui a estação, tá aqui o ônibus, eu quero comprar passagem do ônibus tal, quero descer no ponto tal. Eu só falei pro cara, ah, era fácil, cara, acho que o ponto da torre Eiffel. Então era hiper fácil, né? Você Sim. chegava, você via a torre e você puxava a cordinha lá. É. Mas, cara, perdi um tempo danado, porque não foi nem por conta da, da viagem, foi porque eu não consegui um suporte bom lá na hora, e essas coisas fazem total diferença, né? É, você chegar num país novo, pelo menos sabendo falar um bom dia, boa tarde, boa noite na língua local, a receptividade é outra, né? É. E aí depois você pode trocar para sua língua que você tem um pouco mais de domínio. Mas é importantíssimo você aprender umas palavrinhas chaves ali para as pessoas serem mais cordiais. É igual quando o um gringo vem pro Brasil e tipo, os caras, pô, não sei, o cara fala obrigado, obrigado, obrigado. Tudo torto ali, mas fala do jeito dele. Fala, é, né? Isso não é sim. Complicado. É bem legal. E, e, e a gente falou, é, parece às é, vezes é. umas coisas bestas, você falou. Tem a passagem, só que o cara não pensou tipo, ah, mas é, quando você vai descer do aeroporto, vou dar um exemplo lá da Inglaterra, que acho que é o Heathrow lá. Heathrow. É. Tá. Cara, é longe pra caralho não do entendi, centro. Entendi, eu acho. Muito longe. Eu lembro quando eu fui pra Inglaterra, é eu tava lá e no, na semana que eu tava na Inglaterra, no dia, na hora que eu cheguei, deu uma treta no, no metrô, porque parece que um cara tinha se matado na linha de metrô do oh. Heathrow. E aí assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque tava uma fila, tava um buco vulco, eu tentando comprar o um, um, um ticket não dava... Aí o ticket principal, que é o que eu tinha pesquisado não tava funcionando a linha, porque o cara se matou. Aí eu comecei a ter que, igual o Thiago falou, me virar, conversar em inglês com a galera, aí eles me explicaram, não, aconteceu tal coisa, eu falei, pô, me dá uma ajuda, né, aonde que eu preciso chegar aqui, ó, eu lembro que eu tava doado da King Cross, né, que é a estação de trem eu lá, Harry, Harry Potter, né, bem localizado, uhum. tanto que até quando eu pesquisei, eu falei, não, tem que ficar bem localizado. Aí uhum. a menina lá falou, não, não, aí pega esse trem aqui, eu vou pegar também, se você pegar esse trem e fizer isso, isso, isso você chega, só que assim, no susto, na hora. Imagina uma pessoa que, mano, se desespera. Então, esse suporte que tem que achar que viagem é só comprar passagem de avião, não é. É a passagem de avião, é você sair, é você chegar no hotel, você ser recebido no hotel. Né? É. Então, isso que você falou, cara, na minha opinião, você tem alguém é. que você pode contar pra te ajudar nisso? E não sei igual eu, que aprendeu na, na, na marra, né? que é uma forma ruim de... É, aprende, mas, putz, imagina mas... se tivesse dado uma treta, né? É legal pra caramba se poder contar com uma, com uma agência, com é. alguém, uma, uma empresa, tipo o Thiagão aí, pra conseguir te ajudar é quando, a traçar quando isso, Quando eu né? fiz intercâmbio é, em São Francisco, eu fui por agência, cara, nem pensei. Você tá louco. Escola, hospedagem... E a gente também estudava meio período, né? Eu e minha esposa fomos na época, ela nível Master Blaster de inglês, e eu tava lá no... Começando intermediário. E, cara, estudava meio período, né? Das oito ao meio-dia, depois passear na cidade, né? Porque São Francisco, meu amigo, é, tem coisa pra fazer ali, viu? E, e foi tudo com agência, cara. E, assim, a, a menina que atendeu a gente, da CI, cara, foi é super... Sim, é, foi, hã? é uma ótima empresa. Nossa, cara, os caras foram... É um, um espetáculo, cara. Então, assim, é. não tem o que falar. Aju deram dicas, sabe? Do que não fazer, do que fazer, como funciona... A menina que atendeu a gente já tinha ido para São Francisco, então ajuda bastante, né? Então foi bem legal. Eu acho que, cara, tem que procurar, quer viajar, conversa aí com o Thiago, ó. O cara vai te ajudar, tem experiência. E não vai, não vai no susto, cara, porque, assim, não é que a gente tá desejando mal, mas vai dar merda. Não, tem, é que tem gente pode... que não sabe se virar no susto, esse é que é o ponto, tá? É, Às é vezes um problema, não dá mesmo, mas é... se dá um é, problema... o meu exemplo é muito bom, cara. Pô, você é. chega no primeiro dia, você rasga a testa no, no hotel e aí o que, que você faz? É. Você precisa pedir uma ambulância, você precisa ir pro hospital, você... É, é... você tem que pagar... Pô, você não tem um seguro, não tem um suporte ali, você tá num país diferente, você tá... É, é, uma, não, é uma viagem sem, sem seguro, cara, cara. É, perrengue não escolhe hora para acontecer. Às vezes pode do nada estourar uma greve na cidade. E aí? É, e aí? É. Entendeu? E já Exato, aconteceu. Sim. É um exemplo assim, clássico assim. Já aconteceu, tipo assim, greve primeiro de maio, Paris, que é super tradicional. Nossa. E 1 de maio. Ô, oh, Thiago, é... na, nas tuas viagens, você já, você já fez mochilão lá pela Ásia, lá? você já passou ah, alguma, algum perrengue tá? lá, para aqueles lá de lá? Ixi, cara. Pô, na China deve ser louco, hein? Perrengue vai ter, né? Do jeito que a gente viajou ainda, pelo amor de Deus. Tava. uns nós aí. Ah, já tive umas oportunidades meio doidas aí, já recebi uma oportunidade de aí, me foder. Né? Na mesma faculdade. <risos> a gente, formado em engenharia, tive uma oportunidade de fazer a parte da faculdade lá em Portugal. E aproveitei só, só te cortando rapidinho, Thiago, Você também é do Ita ou não? É, quer dizer, o André não é Ita. <risos> não. Cara, tentei. Não. Mas, mas eu vi. <risos> o André também tentou. <risos> é. Tem, uma maneira para mim, que não. Quem foi, Elcio? Não, o André, o André, o André fez, é, fazendo a risada com o Ludovil. Ah, tá. Desculpa, Thiago, era é uma dúvida aqui, desculpa. É. é que daí no microfone fica bom, né? A risada Piedinha. é aquela distanciada, tipo, igual o pontuação. Piedinho interna. Não, e aí, cara, fui morar em Portugal lá, viajei para caramba. Aí, parte da minha agência começou com essa experiência também, dessa oportunidade. É, e eu tava me formando em engenharia química também, eu voltei pro Brasil, fiquei seis meses, não, seis meses não, fiquei uns dez meses, aí depois já saí de novo, é, surgiu uma oportunidade para trabalhar na minha área. Na Outro China... Outro é... bad aí, ó. Hã? Outro, Outro break in fazer é metanfetamina lá na China. Ah, é? Não, corra <risos> que é. E aí depois eu viajei todos os testes asiáticos, cara, praticamente inteiro assim. Ah. Foi então, uma boa experiência. Eu... E o legal assim que você aprende muita coisa na marra, porque você viajar na né? Europa, é, você meter a cara, assim, é, que, que nem o Elcio tinha falado, né, de, pô, fui lá na Europa, meti a cara, e realmente, Europa é um país, que te, é um continente que te permite isso, né, é assim, você perdeu um trem, daqui uma hora tem outro. Agora, tem lugares que você vai, cara, que às vezes é um transporte no dia. Se você der uma vacilada mas... comprar uma empresa errada, é uma bola de neve. Vem é cá, tu já viajante. comeu rá, já comeu escorpião, já comeu barata lá na Ásia? Como é que ah, é? Né? já comi cigarra. Nossa, é... cigarra, mano. Cigarra Nossa, falou que não é muito é bom, bom, mas falou que, é... que escorpião é gostosinho até. É bom. Cigarra deve é uma barata limpinha, não é não? Exato. Fala do campo. <risos> falou exato? Você falou exato? Foi isso que eu entendi? Exato, exato. <risos> Nossa! Aí, senhora, mas né? aí você tira toda aquela. Tem aquele creminho ah, quando você abre que é... morde. Ah, assim, caramba! É, é óbvio, né? Tem, tem não, não certo não isso, não, É só pra causar uma ah, atenção é. aqui na galera que tá assistindo. Tem uns vídeos não, dos caras cara que falam que escorpião até que é gostoso. Você, você comprou. escorpião, tempo, é o de entendeu? Não tem interesse aí. E outra, você compra literalmente em mercado. E parece uma textura de lula bem emborrachadinha assim depois que você tira tudo. a cigarra depois você tira tudo toda aquela casca tal fica só a carninha dela dentro cara delícia velho. Delícia. Nossa. eu já vi falar e... que tem, tem uns negócio que é muito acho que eu nunca comi mas aquela lacraia lá os cara fala que é horrível mas fala que escorpião até que é gostoso e oh, o é, gafanhoto é, como... tem vontade. é muito bom é o gafanhoto no caso também grilo é muito bom. É, mas isso é muito mais turístico, assim. É, é rua. Se tem, tem, tipo, o, o cara que é um pipoqueiro lá, tem um grileiro. Ah, é, eu... Esses dias eu vi um cara que foi fazer viagem na China, ele falou que esse negócio de comer escorpião é coisa de turista. É chinês mesmo, não come essas coisas aí, não. É muito coisa de turista. Mas, mas tem umas coisas aqui... Tem umas coisas que eu vi que eles comem lá também, mas que é meio doido. Cara, O eu... Tiago gostou da cigarra, viu? É, é. Tem então, um negócio que eu vi que eu, que eu, que eu acho que eles falavam que, que eles, eles faziam ali. lá, que eles pegavam, sabe, o ovo galado? Eles pegavam o ovo galado, aquele o ovo galado é quando você abre o ovo, ele não é nem o, o pintinho ainda, mas também ah, é o ovo. Tá meio que o, ah, fe, é verdade, o pequeno sabe. feto lá, o, fica um fetinho, que eles pegam esses mini fetos, frita e vende como se fosse um potinho de pipoca, você vê os caras comendo isso aí, é não, deixa um eu ver que é tariano, tá, porque Thiago? O galo, tá o galo vai na galinha e dá uma galada. O galo que a é gente teve que se chamar. Seu primo? Oi? É, é Seu 3, primo? Exatamente. Ele que dá uma galada ah, e começa os pintinhos. Ó, não é é quero é cara. <risos> vai, ter, vai Mas vem vai cá, que vou voltando legal. aí para cigarra, que a cigarra é uma delícia. Você não vai querer ir para um lugar desse pro McDonald's, né, velho? Verdade. É, verdade. Eu, ah, eu ah, adoro mano, fazer isso, como isso cara. Se vira? Como cara, é que você se vira, que vira a com a era era o... Obrigado. Só, e que eu aprendi no um voo. <risos> tá ligado? Porque eu decidi ir para a China três semanas antes do que começava o meu estado. Então, assim, uma ah. viagem de vida muito rápida. E arrumei minhas coisas e, e fui. E o tratamento de... lá, foi de boa, O pessoal trata legal o turista? Eu... Não? É de... é? Na verdade, como se fosse uma atração mesmo, porque eles assim, não estão acostumados, dependendo da cidade que você vai, se for em Xangai ou Pequim, são metrópoles, né? são, é um pouco mais comum. A cidade que eu estava chamava Yantai, como se fosse a Florianópolis deles. Então, os chineses iam para lá pra, pra passar férias, porque é uma cidade costeira, uma cidade bem bonita, muito bem organizada, sabe? Tipo, as pistas lá eram cinco faixas, assim. Nossa. Lá, né?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 de conhecer primeiro o país deles para depois... O país deles brigar. é enorme, tem um, é 3 bilhões de pessoas, né? Dá para fazer batalha, tem tudo, tem neve, tem, tem montanha, tem a deserto, parte, sei né? lá, tem tudo, é, é, é fácil. É, é é, fácil. Eu, eu acho que só a Rússia é, que é maior gigante. que eles, né? Só a Rússia que é maior que eles, né? De território, né? É. A Rússia é o maior, só para o tamanho é desse é maior. né É, com toda é. certeza. Eu acho que depois vem Canadá, Canadá é gigantesco, é. Um para cima. O Canadá é gigante. Índia também alto. é muito grande, né? A Índia tá quase pau a pau ali de habitantes. Porque a Índia né? tem com a China. quantidade de habitantes com a China, mas acho que o território deles é. Não, é, não é tão é grande, bom. mas é a é gente, gente para caramba. Cara, eu fico vendo uns é. vídeos de react, né? De, de comida. Eu fico mandando para vocês aí. Nossa, <risos> Pro... aquele que você mandou cara, do Irano. Já foi para Índia, foi... Thiago? Pra Índia, não, não conheço. Cara, depois vê uns react aí de. Ah, a Índia não tenho Indiana. muita vontade, não. não. Meu amigo. Ali comer ali é, é, é, eu, não tenho, eu, é eu não tenho muita vontade não eu não curto muito a visão deles de esse negócio lá da, da como eles a, fazem a sociedade eu não sou muito fã é, desse lado dos Dalit tem os caras que é muito rico os caras que é muito da, pobre da, foda-se né foda-se você é, não tô nem aí e, cara. É, é, se você é, é pobre é, lá, você é pobre, não tem jeito. Foda-se. É, tá é, e, e tipo, é um e esse negócio da. Eu acho eles muito nojento, cara. Eu sei que tem uns lugares muito bonitos na Índia, mas assim, é muita miséria e, e, e, e muita sujeira, sabe? Aquela galera tomando banho no Gandhi, lavando roupa no Gandhi. É. E passa um corpo, assim, ó. Sei lá, passa um, corpo, passa um corpo, corpo. Deve ter uns lugares bonitos, não, mas. sabe o que é legal que eu já vi? Aquelas é, bacionas é, cheias é, de rato, bebê. O que é, gato, é, que que é, Bem, é Thiago? É, é, é no Ganges, é não no Ganges, que o Ganges é o Mahatma Gandhi. Uma ah, desculpa, mulher. é o Ganges, desculpa, exato. Muito obrigado, Ó, a zoia Boa, boa, desculpa, é o Ganges. <risos> é. E é legal aquelas bacionas de leite que eles colocam e vem os ratos beberem assim, né? Cara, que eles gostam de, de rato, né, cara? É, não, país não. E, a China não, até nunca. seria legal, tá? porque também deve ter uns lugares... Mas vem cá, você sair, nunca se é meteu né? nenhuma encrenca lá, Thiago? Deu merda assim? Nunca deu... Sempre foi cara. tranquilo ou nunca deu uma, uma trezepada lá, não? Uma vez por semana era relojinha, assim, você, você dá uma desorganizada no intestino ali, cara. Nossa! Aí, uma, uma vez por Aonde? semana... Aonde? Era... Era religião, assim, de... O intestino, uma vez por semana, dá merda ali. Não, é na gente, na... Na... Na... Algum lugar específico ou todo? toda Cara, ah. a... era um tempero, era muita pimenta, assim... Ah, é diferente, gente, né? Gente, por fora, assim, você fala, da onde que vem, parece que é o ar da pimenta, assim,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 E aí eu lembro que eu gosto de comer comida dos caras e gosto de tomar cerveja dos caras. Então, putz, eu lembro que nessa última eu fui para Amsterdã e é legal que a cultura deles é, é várias culturas também, né? Ele tem, uma, tem um monte de culturas agregadas. Mas... Isso, mas eles têm algumas coisas deles, que é o, o, o waffle, tipo waffle, eles têm o bitter balls, que é uma... Uma, tipo, o um, um ensopado deles, eles deixam ele mais conciso, pega em pane frita então, é, Bolonha, é legal, né? Que é bom também. É, então, é bolonha. <risos> Mas eles têm umas comidas lá e eu acho muito legal da, da, conhecer a cultura. Igual, você fala, pô, você Agora é que para entender a, a, a piada aí? aí, não entendi. Bolonha eu... É porque eu tava em Amsterdã, o que, que, que mais Dan, você pô. vai lá pra fazer, né? Ah, tá Tem os bolonha, que é os bolonha de maconha, ah, né? Mas não, não curto, não. É eu sou um não. cara certo, essas coisas eu não entendo. É, deixa só deixa ir pra outro uhum. ponto, tá sendo um curto, já, não. Já, eu gosto. Mas é legal você conhecer a história, né? Eu lembro que eu fui num lugar na Bélgica, não vou lembrar o nome agora, Malder's House, moda, que é, é um lugar muito legal lá deles, que eles fazem tudo. Então, eles suportam o, o cultivo local, eles cultivam algumas coisas, então... O salame é eles que fazem do porco local da cidade, a cerveja é eles que fazem deles e o que sobra do malte da cerveja é o pão. Os vegetais é eles legal. compram é, no mercado local. E é legal você ver a história, igual você falou, pô, descobri que na China é muito apimentado, porque teve essa história, eu, eu sempre gostei disso, da parte comida, e bebida, conhecer, é. então é bem legal. Cara, eu curto assim, Sim. sumir da zona turística. Eu vou na turística, vou ficar no museu, um monumento. E é, é isso, velho. Você quer gastronomia, vai pra Mercadão. Ou vai eu ou, adoro, ou mercado de rua. Um local ali, onde você indica que a gente possa comer e tal, não sei o quê. Cara, eu tava na, na Malásia. Eu fiz, quando eu viajei, eu fiz muito couchsurfing. Vocês conhecem couchsurfing? Já ouviram falar? Couchsurfing, se não é não. É, é quando você. É, é como se fosse uma comunidade. <coughs> aí, é, e para você hospedar pessoas na sua casa, que estejam em viagem, ah, okay. você viagem era tipo você quando pode... esse negócio do, do AirBnB não era uma coisa hiper oficial, hiper segura, tinha essa comunidade que se juntava é, e se ajudava no crowd surfing. E cara, eu fiz é, muito isso, principalmente na Europa e em alguns lugares na Ásia. E em alguns lugares na Ásia, cara, eu ficava na casa de pessoas assim, que é, eles mostravam a cultura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 É, é, é, é isso que você volta a outra pessoa, né? Você volta muito mais tolerante. É, alguns tolerante países que você é que fala, Ai, porque eu não sou um animal, eu não como com a mão, eu como só de talheres. Cara, isso é, é, é a é sua bom. cultura. Na cultura é. lá, por exemplo, da Índia, da China, de vários países. A Índia come não esse tem talher cara, come com a mão. Não quer dizer que isso é uma falta de respeito tal. É outra cultura, abre a cabeça, né? É legal é. isso? É, é você Logo fica pro Rio de Janeiro, que faz tour na favela, vai lá, troca uns cheiros com os traficantes. Cara, uma vez eu isso aí, cara, eu aí acho que eu li na Isto, é, não sei onde foi que eu li, é, os gringos viam, tinha uma agência é, que pegava os caras, colocava em cima de um jipe de savana, tem. ia dar rolê, é, cara. Eu tô zoando, mas tem, eu tô zoando, tem. Tem, cara, mas não é tem, não, tem, é um... safari. Faz, cara, não é brincadeira não ah, Olha ali, ó, tão pobre Olha ali, tão favelado, ele <risos> <ali>, é o traficante Ele é o fogueteiro Ele é uma biqueira, ó. ali vem de ali, droga Aquela, ali é um o fogueteiro, ó, chegou a droga Agora ele vai estourar o rojão pudeu, Fudeu, fudeu, o, o, o, o, o bop tá chegando O bop tá, ah, tá chegando podeu, né? Tem um bagulho de correr com a pipa também, né? Cara, não, cara, eu tô, tô falando mais pra... ó, ó.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 Eu espero que essas coisas as pessoas não percam, né? Assim, de, de desse receio de viajar e ficar mais Ai, certo. que susto! Eu achei que era pra fazer a savana no Rio, cara. É, porra! Cara, o é um pessoal apela demais, né? Tipo, tenta é. rom assim, é, romantizar uma, uma situação delicada pra aquelas pessoas que vivem ali, né? É, é, claro? Claro. é complicado é. isso ah, é é assim, aí. Inclusive, tem mesmo o tour, né, cara? É? Balada, se meteu em balada lá. Sério? Ih, tava pô. namorando também, casado? Ah, Tio, eu nem perguntei, né? porque eu quase ferrei o Fernando aí, né? <risos> tava enroscado aí, não. Deixei essa vida no turno de lado. Ah, ah, eu então... do mesmo jeito. E é? É saí ninguém, também, bastante, mas nem assim perto do que teria de oportunidade para você sair. Porque, por exemplo, você tá numa cidade grande. Eu falar, pô, eu vou ter uma balada, dormir quatro da manhã, ou eu vou acordar cedo amanhã para conhecer uma cidade aqui do lado. É, e pra é balada, verdade. óbvio. É, óbvio, óbvio. Não, não, é, mas, quem? ó, ouça Sim. alguém que já foi pra Europa, já foi pra várias baladas da Europa, gosta e tal. Não existe lugar como São Paulo. Vida noturna de São Paulo, é, é, assim, você pensa em Amsterdã, nossa, tá, porque falam da maconha. Cara, Amsterdã, só, o fervo lá é só de fim de semana e olha lá. Semana, você achar alguma coisa pra você fazer, assim, é, é, não que não tenha, mas é hiper difícil. Agora, aqui em São Paulo, qualquer metade da rua que você passa aqui tem um bar até aberto duas da manhã, tem uma balada, então não você existe quer... lugar como São Paulo. É, São Paulo é a né? cidade. Alguma... Você quer comer é. alguma coisa duas da manhã, é. você acha? Lá na Europa eles têm uma cultura, Europa, falando de Europa no caso, né? Eles têm uma cultura é. de fechar todo mundo cedo. E assim, é. tem baladas? Tem, mas é difícil você achar. E assim, Amsterdã, que é uma cidade que todo mundo fala, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, 10 horas tá todo mundo... Tá um... Cara, eu, eu trabalhei quatro anos na Paulista, cara, o que tipo de comida... Claro, é um pouquinho abrasileirado, né? Mas qualquer tipo de comida, o Elcio mora aí perto também, é incrível, cara. Você encontra a restaura de tudo que é tipo de, de cultura. Cara, quer comer indiano, quer comer italiano, quer comer, sei lá, mexicano. Cara, hum. tudo tem ali naquele... Na Comeu, Paulista... Comer um... O Adrian, tá comendo. É. Tá é. com... E se aquela comercial comer do... Comeu um japonês. Comercial Não, tá do bichuinho. Comer vegetariano. Qual que era tá. aquele comercial lá, era do... Acho que era do Serra ou do Alckmin. Como, como sua mãe, é. como Maria, ah, como é? sua tia. Oh. Pessoas como você, como sua mãe, como Maria, como sua tia. tia. É, acho, que... acho que é o, Al... é o Alckmin ou o Serra. No... Cara, como os assessores não veem uma merda dessa, né? Eles cara? até veem, mas acho que eles devem ganhar mal pra caralho e falar, deixa, deixa essa merda é, aí. Tipo, essa porra aí, deixa... Ah, às <risos> vezes é alguém infiltrado, né? É na, estagiário, na putaço. <risos> ah, que mano. da hora, cara, que da hora. Bom pra caralho. Ah, é, mas São Paulo é conhecida pela cidade que não dorme. É, eu acho que é, eu nunca fui pros Estados é, Unidos. É, bem mas... isso mesmo. Né? Falou que Nova York é meio que pau a pau, assim. Mas essas cidades, assim, da Europa... Cara, é difícil. Eu fui para uma com meu amigo pra Itália, pra gente achar alguma coisa de noite, pra gente beber, achar alguma coisa lá. A não ser que você tá que nas aquelas cidades mais famosas na Itália, que não era o nosso caso, você não acha. Você vê que eles têm Eu essa cultura que interessante. mesmo de é... cedo. E, e a, como é que é a cultura diferente de cada país? Na Argentina é o contrário também. É mais latino, lá, né? Se você Aqui... sair... é, pode ser... Mas se você sai assim 9 horas da noite pra jantar, às vezes você não acha um restaurante aberto ali em Buenos Aires. Tem restaurante que começa a abrir 10, e ah, aí vai ah, até é tipo 2 da de manhã. De em Bruxelas que a minha esposa muito, dormimos mais é. e a gente quase não janta, porque a gente acabou, tava cansado, a gente foi pro hotel, dormiu, quando a gente acordou já tava tarde em Bruxelas lá, e começou a fechar tudo, fechar tudo, fechar tudo. Fechar tudo deu uma sorte de achar um restaurante, tava quase fechado. A gente passou, o cara, né, pode vir, pode vir. Porque tipo, umas 9 horas já tava fechando tudo. Tipo assim, você andava lá, só aquela pracinha de Bruxelas ali tava lutada. Alguns barzinhos, agora pra você tomar cerveja. Mas pra comer mesmo, já tava tudo fechado. Nossa, lembrei do negócio, cara. Quando eu fui pra São Francisco, nunca me esqueci. E minha esposa sempre dá risada disso. A gente tava no bar... No bar, não. no, no... Eu esqueci o nome. É Castro, acho que... Não, Castro... Não, não é Castro, não. É um, é, um, é um bairro ali, é, meio Riponga, eu esqueci o nome do bairro ali. Mas enfim, a gente viu lá, andando lá no bairro, lá, a gente viu um restaurante. Era umas, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde. Chamava Yellow Sun Tinha o. É que é referente aos Beatles lá, né? É, é bem legal. Aí a gente olhou assim, nossa, cara, muito louco a pintura do, do Sun ali, né? Am amarelão à frente do lugar. Vamos comer lá, né? Era hambúrguer. Para variar um pouco, né? Aí nós entramos, cara, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu entrei assim, tinha a tendência, ela tava lavando ali na, na bancada, ali lavando os pratos, o cara, ela olhou com uma cara mó feia pra mim, assim. Aí eu olhei assim pra dentro do lugar, tinha umas quatro mesas e tinha uns cara meio vestido... Sabe esses caipiras, assim, que a gente vê em filme americano, assim, cara, sabe? Parecia um bonezinho assim, bem assim, cara, bem tiozinho. E eles comendo lanche assim. Aí sabe quando eu entrei, eles pararam assim, olharam mal encarado pra mim, pra Flávia. E aí eu fiz assim, ó. Ai. Eu, aí, aí os caras né? comendo assim, olhando feio. <risos> aí eu olhei pra minha esposa assim, hum. olhei pra atendente, a atendente parou, me olhando feio, eu falei pra Flávia, é melhor a gente ir embora. <risos> Ai, aí então, eu falei assim para ter. Cara, foi hum. muito filme o negócio, sabe? Que ele... Deu um então, cagado. isso aí você espera numa cidadezinha lá no Texas. Né, cara? É, cara. Não foi... em São Francisco, no restaurante. São Francisco, ali, é. cara. Porra. Mas foi muito. Essas cenas de filme assim, eu aí, peguei, eu vou parece... sair daqui. É, parecia cena de Faroé, sabe? Quando você chega no, uhum. no salão, né? Salão. Todo mundo para de ah, é. cara, olha e de você, né? É, cara, eu falei, cara, vamos embora daqui, Flávio. Não vai dar certo. Aqui, não. Ô, galera, é, é, galera, aí a eu... gente foi comer no restaurante italiano, nunca me esqueço. Aí pediu uma massa, foi um bem tratado. Oh, foi mudou legal. bem de hambúrguer pra massa. É. é continuidade, agora, dando continuidade aqui, né? Do, um drink. Oferecimento a telefada drinks. Agora se todo mundo abastecido. Não, Não, e o Elcio tem, ele tem ele um lá. bar profissa na casa dele, viu? Vocês precisam ver. Meu... Qualquer dia, coloca no Instagram lá, o Elcio, lá, o seu bar lá pelo. Vamos fazer um, um de Rios um re, re, que chama, né? Fazer um Rios no. É, no Instagram um reels, ensinando ah. a fazer um drink rápido. que é um drink rápido? É isso aí. Ah, é, é, aí, você leva a câmera pra lá, cara. Você pode atender assim, fazer todo o um podcast do bar mesmo, galera. ser. Você... O ô, ô, Thiago, você tocou num assunto é legal boa. aí para te fazer uma pergunta aí, é. você de repente ajuda esse é. pessoal que quer trampar fora assim, tem essa vontade, por temporada, eu sei que o pessoal gosta de ir, por exemplo, no verão, trampar e voltar, tem esse tipo de ajuda também, sua agência ou não? Não, é só não. realmente logística na parte do lazer mesmo, quando a pessoa é. vai para trabalho, tem uma empresa mais focada que é aquela Workaway, principalmente, é... e aí, eles já têm o um link com a empresa que vai te contratar ou aquele hostel que vai é, te acolher ali para você trocar o um serviço pela acomodação e às vezes uma refeição. Então já são empresas focadas nisso também. É como se fosse um intercâmbio mesmo, só que é um intercâmbio de trabalho. Né? E, assim como tem um de estudo. Então essa parte eu já não, não entro tanto. Quando você, eu quer eu algo você... Do Thiago, quando você quer algo do Tiago, ele pergunta pra você, mas é trabalho ou é lazer? É. <risos> Qual o <risos> motivo dessa viagem? Qual o motivo? Mas cara, é, assim, até ter uma pergunta do, do André que eu não, não respondi, que ele, ele comentou lá da como que foi esperando a pandemia pro turismo, né? Ah, que, verdade. E que o André também tinha comentado, né, que que eu esperava do mercado quanto tempo aguentava. Era é muito difícil essa pergunta de quanto tempo aguentaria, né? Que cada empresa tem o seu caixa, é, mas cara, normalmente uma empresa aí tem o que uns dois anos de caixa, pelo menos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 Aí é um curso que ensina as pessoas a fazerem a sua. Aí, esse é para você, você que gostam de fazer as próprias viagens, cara. isso daí são 180 páginas de só estratégia. De para você montar as E onde que as pessoas coisas. acham esse curso aí, Thiago? Fala aí, porque. Cara, chama Treviológica. Logica com K.com.br. Aí você pode ter uma página lá explicando todos os pontos, tem um vídeo explicativo.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 É, porque, claro. porque parece muito isso que a gente comentou Parece que os caras lá, o turismo internacional Ficou tão famoso Que os caras devem ter ligado, tipo, um, foda-se assim ah, Os caras aqui pagam em dólar é. Então, foda-se, o negócio é caro é. Aí o brasileiro quer ir pra lá Pô, mas é caro É, para um americano, pro europeu, talvez não Pro brasileiro é, e os caras não querem mudar Quando eu fui Também. até 2015 Eu fui pra Ah, Fernando de Noronha ah, Lindo, não. puta, bonito pra caramba Fui mergulhar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 Espanhol, italiano, holandês, e muita tarifa hoje é dolarizada mesmo. Então, é, o cara. Podia ter um incentivo para o brasileiro pô, poder ir lá e ser pô, mais barato para conhecer o próprio país. Né? Olha que interessante, a mesma história. Quando a gente estava lá em Bruges, é, o carinha lá do, do, do hotel aquele cara que, que carrega as malas, né, que faz aquele primeiro atendimento ali.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 Quantos dias ele consegue ficar no hostel aqui na América do Sul? Uhum. Ou seja, com poucos euros lá que ele ganhava, ele já conseguiria ir. Pois aqui que é uma pessoa aqui no Brasil com a mesma profissão dele não consegue fazer o oposto. Não vai tá. conseguir ir para a Europa e nem ficar no hostel, porque a hora que você, você, você pega, tá o câmbio, o seu, nosso dinheiro aqui não vale nada, né? Melhor filme. Então, como o, que aquele eu... filme lá do Eurotrip já nos mostrou isso, né? Que com 2 <risos> dólares lá na. No, na Rússia, era um país da Rússia ali, nessas né? Essas. Ah, Smobility, ah, né? Que eles vão lá com um dólar e meio. É, mas estamos fodidos, só tem um dólar e meio. O que, que a gente vai conseguir comprar? Aqui? Aí eu pagou é, é, é, que aí o bagulho é tão inflacionado lá que o motel, é, ele eles uma gorjeta de cinco centavos para o garçom é, e ele fala, ah, vou o meu próprio restaurante. Tipo, é, não sei é, que seja é, assim, né? Realmente é complicado. É isso que Excusa, excusa, é, é dos moleque. excusa, desculpe, excibeu. <risos> ah, é, da é hora. Bom, cara. Mas cara, esse lance da, da, da pandemia, é, falar para vocês o que foi mais difícil do turismo. É, porque, você imagina, cara, foram literalmente centenas de viagens impactadas aqui na minha agência, centenas. E por eu trabalhar só com viagem internacional, hum. e a minha agência ela é muito famosa por viagens maiores ou que fogem do padrão de pacotes. Então, é muito comum uma viagem de um mês na Europa, por exemplo, fazendo uma viagem muito doida, toda espalhada. E e aí, cara, assim, você imagina uma lua de mel de 70 mil, 80 mil, um exemplo. E aí, você imagina, assim, o receio que essas pessoas tinham do que ia acontecer com a empresa, onde está esse dinheiro. Então, a minha preocupação foi manter a idoneidade da minha empresa, manter meus clientes todos seguros, cientes do tempo todo. Eles estavam. eu criei um controle para cada viagem, com o status de cada reserva, com o retorno de cada fornecedor. Eles sabia exatamente o que estava rolando em todo momento. Então, assim, deixei muito todo mundo muito tranquilo. Então, são seis anos de história e eu não tenho uma reclamação, cara. Meu reclame aqui você nem encontra na empresa. Todas as avaliações são cinco estrelas. Eu tenho 35 mil pessoas seguindo no Facebook e mais de 12 mil no Instagram. Então, assim, essa e eu sou assim é, é muito acostumado a atender o atender um público mais mochileiro. Ou pessoas querem um padrão standard, um hotel 3, 4 estrelas. É, mas eu, eu atendo todo o range. Mas agora você imagina assim é, aquelas pessoas que às vezes colocaram o sonho delas na, na, nas suas mãos, sabe? De fazer uma viagem de é. uma lua de mel, uma bodas de prata, uma bodas de ouro. São, cara, são públicos diferentes. O público mais idoso, o público mais jovem vai entender completamente diferente ali o que você passa de informação ou a segurança que você dá. E, as, e como... às vezes a, a, a, até para esses públicos, a, a gente consegue ter uma equidade na questão assim, o cara que está fazendo uma viagem de gosto de 80 mil, para ele é um puta negócio preocupante os 80 mil. Mas pra um cara, desculpa o termo, galera, não vou entender errado, mas o cara mais fodido que tá fazendo um mochilão porque ele não tem grana, mais quer é conhecer, cara, aqueles dois mil reais é a grana do cara, mano. Então, é, ah, mas é. ali, ó, tenta que é dois, mas é a, tem que dar a mesma, é, o mesmo serviço pra é. é. então, os dois. Porque os dois estão com o mesmo medo, né? Então é, é legal isso pra caramba, cara. É, é porque, assim, é o sonho da pessoa, se fosse um real, cara, eu tenho tanta preocupação de passar é, o valor exato das coisas, por exemplo, assim, tem uma parte na, no, no meu planejamento de viagem que eu mostro as taxas, uma somatória das taxas locais que a pessoa vai pagar em viagem, porque eu já sei que a pessoa vai ter aquele gasto, já está contabilizando algumas coisas, e eu acho que não é você, não é pelo valor, às vezes ser um real, ser dez reais, ser mil reais, é pelo desconforto da pessoa ter que colocar a mão no bolso para algo que ela não está esperando. Exato. Então um prejuízo de R$2.000 mil, de R$80.000 é um prejuízo, né? E só então um sabe quanto aquele contante representa. Na vida daquela pessoa, né? A pessoa economizou por, cara, cinco anos para ter aqueles dois mil. Perfeitamente. Os anos 80? Ô, eu gente... vou falar uma coisa pra você, bem. O cara que você falou aí, é... nossa, aconteceu bem perto comigo. Comigo não, com um amigo meu que trabalhava numa antiga empresa que eu trabalhei 10 anos lá, na seguradora. Cara, é assim. A família dele toda, né? Tudo tinha um sonho de ir pra Disney, mas era assim, sonho mesmo e ele foi um pouco depois quando eu voltei inclusive dei um estoque para ele quando ele foi cara ele pegou todo o dinheiro que ele tinha eu sei que ele levou os netos levou as as filhas o gen levou todo mundo cara foi assim uma caralhada de gente e ele pagou tudo tudo então cara se desse algum problema como você disse aí para ele e, e ele, assim, ele tinha medo, que ele já estava é, mais idoso, assim, né? Então, ele tinha medo de não dar tempo, de acontecer alguma coisa com ele. E, e os netos deles né? Tinha esse sonho e ele queria fazer isso. Então, se, assim, foi um dinheiro que ele gastou, né? Foi, foi algo é, expressivo para levar todo mundo. Mas imagina só um problema desse, que nem você está falando, na, na, na vida dele, naquele momento, né, cara? Tava com o sonho dele, né? É, acabou, cara. Sempre o cara até, até morre por causa disso, cara. Dependendo da poada. né? Exatamente. Não tô querendo forçar a situação, mas eu, é. eu conheci ele, eu sei o que aquilo significou pra ele, pra família dele, né? Foi assim um sonho mesmo, cara. Um sonho, aquela coisa. E ele sabe? foi por Ele foi por agência, Adriano? Como é que ele foi? Ele foi por agência, ele contratou agência pra ajudar é. ele, né? É, porque sozinho também, como a gente já falou Não, aqui. Com viagens, de louco, tem, né, cara? Igual eu falo, um mochilão. Uma viagem que você até consegue se planejar sozinho, agora ir para Disney, essas coisas que envolvem agora para hotel, translado, puta, é mais cara, fácil Disney fechar é com a agência pura, mesmo. É. Disney é logística pura. agora, é até bacana de eu pegar um gancho com serviço que eu tenho na agência, que se chama Gratuitrip. Todas as viagens com apenas um destino eu faço de uma forma gratuita, é literalmente para ajudar, eu não coloco um real em cima. É claro, tem outro lado. Você, eu acabo ganhando uma comissão de, de, de hotel, de passagem, mas é muito melhor do que eu colocaria de um agenciamento que é a minha margem para viagens é legal. com E, hora, cara, surgiu essa ideia. Eu estava na academia, aí a pessoa ali da recepção da academia falou, pô, Tiago, eu sei que você se mexe com viagem, talvez tá, seu site, conheço sua agência, não sei o quê. Eu falei assim, e ela falou, cara, meu sonho é ir para Paris, eu estou contando minhas moedinhas para ir para Paris. Eu fui, eu fui treinar, né? eu fiquei com o negócio na cabeça, eu falei, puta que pariu, eu vou gastar Cinco minutos para montar a viagem dela, cara. Se treinar para manter esse corpície bonito. Corpície. E é, é que só aparece pela metade, não tô vendo a barriga. Tô vendo ah, a barriga. mas que metade, viu? Que metade. Como diria, ó, meu, eu, que, que homem, que homem. Mas continua, perdão. Eu vou, eu vou ali já. André, vamos sair um pouquinho. Bom, vamos sair. Tá me um é, é, atrapalhando, né? É. é. <risos> E, e aí, cara, eu falei, pô, vou gastar cinco minutos para montar a viagem dela. Eu falei, por que, que eu não faço isso de graça, pô? É, daí eu peguei e construí isso, porque na verdade começou a Mostra Grátis. Então a pessoa pode vir conhecer o atendimento, conhecer os fornecedores, é, tirar essa cisma de que uma viagem pode ser mais cara com uma agência que fazendo por conta. E detalhe, eu vou trazer uma, uma oportunidade para ela, dela ter acesso a alguns fornecedores que como pessoa física ela não teria. E essa gratuito que acontece hoje Das pessoas trazerem, por exemplo, já pronto A cotação do voo, a cotação do hotel E aí só para bater preço Eu só vou lá, vejo com os meus fornecedores E falo, olha, tá aqui, ó, mais barato Você vai ter o meu suporte durante toda a viagem Seja feliz Ô Adriano, Cara, pega, isso, pega né? agora o que eu vou falar para você fazer um corte E aí o nome do corte vai ser assim Thiago O novo Rodrigo Wilber Bonito Bonito Preocupado <risos> em fazer a viagem para você de graça, amostras grátis. É o Rodrigo Wilber do turismo, esse Thiago, cara. É meu, cara. Pode é, guardar o um elogio e começar a fechar a viagem comigo, cara. <risos> você acha que eu já não peguei seu contato, filho? Ah, Até já. Eu fui pegar meu, meu negrão aqui, eu passei ali na posição que tava minha esposa ali, eu já falei, amor, já você sei, já sei. constrói o avião. você é, é, constrói o avião, o cara constrói avião, que é não, que não, é o avião, o cara é constrói Willber. o hotel. Constrói o um avião, hotel, o se avião... precisar, ele pilota e te leva. É o Rodrigo Wilber do turismo. Exatamente. Se for de navio, ele vai construir para você também lá o navio. Ele vai ele ser o capitão. O mar, ele enche o mar de água salgada para você, se precisar, é Thiago. E eu oh, lembrei Thiago, uma coisa, mano, você... que a gente fez uma zoeira até. What? O Adriano virou Zão, e falou o assim: O Adriano tá zoando. Ah, fala. O Adriano, o Adriano tá zoando, mas eu, eu, eu lembrei uma agora que a gente lançou no grupo do WhatsApp do Trezepada, que foi assim: Quem que a gente vai entrevistar sexta-feira? Ah, o Thiago, é o Adriano, me solta. Ah, falo o, falo. Ca o cara faz mochilão? Aí o André, puta que pariu, mano. O cara tem uma agência de viagem, você me solta que o cara faz mochilão? Tá lá prata, pra O cara do de mochilão de aí. Ó. merda lá. Não, mas ele não é o não. Eu ia falar o seguinte, que a gente, eu, eu mandei lá o, o, o Instagram do, do Thiago, aí o Adriano falou assim, pô, o cara é galã, hein? O cara é galã. É o primeiro galã que Não, não, senão o Kleber vai ficar chateado comigo, e o Fernando, né? São um galã, Mas o Kleber sabe? já falou que ele é gordinho, que tudo bem. Ele é... já falou, ele já deixou bem claro. O Fernando é. Você é casado, Thiago? Não. Então, o Fernando é casado. O, Thi... o Thiago não. Galo o Galo é casado. É casado. Então, tá certo, é o primeiro galã. É então, o primeiro Nossa, galã. O Ro o Rodrigo Wilber do turismo. Esse corte vai ficar, Esse corte vai ficar. Você pode vai até. Ó, a gente não cobra o slogan se você quiser usar. Faz a, tá? a, a, a mostra grátis, grátis, grátis, tá? Porque como é um slogan só, a gente faz de graça. É. Só isso pra a metade do Rodrigo Wilber, a tem que aprender muito, né, cara? Tem que aprender a caçar javali, pilotar trator. Tenho, Mas tenho vem tenho cá, você de... já teve cliente dando em cima de você aí? Ah. I, já Não precisa já, já, já já falar mais nada não eu, eu, eu, eu, eu, eu, Esse silêncio já, já n, respondeu Nenhuma né? cliente ou um cliente Ou um clienta, né, virou pra você e falou assim Ah, é. queria tanto ir pra França Aí você faz todo um roteiro Você vem junto É, então, é um roteiro meio romântico Ele pra ir sozinho, né, às vezes a pessoa tá buscando companhia Sai tirando até, sobra até pra te viagem, Às vezes acontece às vezes acontece. Mas, aí, ó, esse silêncio foi, foi muito Sim, bom. O silêncio já foi a resposta. tudo, capitão. Mas eu não cara, de resposta que demorou pra chegar aqui. Adriano, já que você citou, <risos> então vamos fazer vamos uma brincadeira aí, né? A trezepada é. que a gente brinca é uma história que... um perrengue que você passou, uma zoeira. Conta uma ah, é, trezepada sua aí. Vou até é, colocar... Uma master, a assim. câmera está em você, meu caro Thiago agora. É. Conte uma trezepada. A está focado. Tem muita história maluca assim de principalmente na Europa que eu fazia os surf da vida, eu já contei essa história para bastante gente. É... Teve uma história que eu fui para Atenas, lá na Grécia, e aí eu ia para ficar na casa de uma pessoa local lá, né? Até porque o couchsurfing ele serve para que a pessoa você tenha esse contato com uma pessoa local e ela poder te mostrar a cidade, a culinária, a cultura local. Cheguei lá, cara, era um apartamento abandonado e a pessoa nem estava na cidade. Primeiro que eu cheguei era uma da manhã na cidade. O cara tinha deixado a chave num quiosque, numa praça X. Parecia, assim, caça ao tesouro. Primeiro para encontrar a chave do, do, do apartamento. Aí, beleza, encontrei a chave do apartamento, fui lá no apartamento louco para tomar um banho, para descansar, O um apartamento sem energia, sem água. Cheguei lá, só tinha um quarto, com um colchão no chão, uma vela preta e um sapato de criança, velho. na macumba. Puta que pariu. Você imagina um cara aqui na a porta, porta, assim, apertado tudo escuro, assim, eu falei, pô, cachidinho. Você, assim. ficou, es... você <risos> ficou esperando <risos> a boneca ou o Chuck aparecer, né? Não, ele ele pensou, escudou, ele, ele, pensou, o Fudou, maquinha, ele <risos> no filme ou albergue. Não, eu tava esperando, <risos> vai, porra, os órgãos. Certo. E você dormiu e... lá, cara? Cara, vai vendo. Esse mesmo quarto ele tinha uma varanda do lado <risos> de fora. Maria. Obviamente, do lado de fora é uma varanda. E <risos> eu peguei um colchão. Coloquei na varanda, dormi fora, velho. Só que eu tava Eu tava no verão na Grécia. Então assim, fez um. Tava, um... tava ok, tava agradável. Eu falei assim, a ah, cara, aí o sol raiou no dia seguinte, eu peguei pro hotel. Eu falei, ah, a economia Sim. tem limite, velho. É, ninguém fez aquele que... comentário, nossa, tem um deus grego na varanda. É, então. Ó, Como é que é? Tem o um quê? Tem um deus grego um deus na grego. varanda. Vixe, é, Elcio, segura, para de beber aí, Elcio. Já acabou, acabou, acabou, acabou. <risos> Eu, eu, eu lembrei uma aqui, eu vou contar o, o, uma trezepada minha, que é muito mais não uma zoeira, mas um momento de perrengue. Igual eu comentei, a primeira vez que eu fui pra Europa, fui sozinho, mochilão, dei a cara, a coragem, fui lá, decorar.com, passagens, acho que o hostel.com lá, comprei os hostels, imprimi dos os vouchers e fui. O primeiro país que eu fui, foi para Escócia, tinha um amigo meu que morava lá, e aí olha a pegada, o um amigo meu morava lá, há pouco tempo... E ele, no dia que eu estava indo, ele tinha acabado de mudar de empresa. Ele me comentou até, pô, tô mó feliz, vou mudar de, de empresa. Eu não sabia muito bem que empresa, eu sei que ele é de TI, mas que empresa que ele tava, o que ele ia fazer. Eu só sei que ele tinha ido para uma outra empresa e ele me comentou, quando você chegar na Escócia, você vai sair pelo portão tal, você vai pegar o busão tal, e vai até tal lugar, vai por essa rua. E eu, ainda bem, sou bom de localização, de boa. Só que eu fui lá e cheguei na Escócia. Aí, antes de chegar na Escócia, eu, eu fiz a, a, parei na, na França para fazer a ponte, né? E aí, assim, meu amigo, pô, vou levar um presente pra ele. Aí eu perguntei 50 mil vezes no free shop o que, que eu podia levar. No, pra não dar merda. Aí o cara explicou que tem uma regra de CMLs, umas coisas. Aí eu fui lá e comprei um kitzinho muito legal. Acho que era 5 mini garrafinhas de CMLs cada uma da, da Absolute. Ah, e comprei um perfume pra mim lá, né? Pô, eu falei, com um perfume internacional, vou comprar um perfume aqui e vou usar lá. E botei na minha mochila de mão e fui. Quando eu parou, passou na França, a primeira coisa que eu fui passar a minha mochila, a francesa já começou a falar comigo. <risos> blá blá blá blá blá blá, eu, é, parlez français, speak English. Ah, English, beleza. Aí ela começou, o que, que tem na sua mochila? De onde você está vindo? Eu falei, não, tô vindo do Brasil, ponte aérea tal. Vou ter que olhar sua mochila. Ah, bom, cara, ela abriu minha mochila, eu tava com o pacote da, do free shop fechadinho, lacrado, né? E, cara, era possível ver aqui dentro do pacote que é transparente, lá naquela minha sacolinha, e ela viu no, no raio-x o que, que era. Ela começou: This is forbidden, isso é proibido, isso é proibido. Eu falei: Mano, o que, que é proibido? Ela foi, ela abriu minha mochila, ela abriu todos os meus pacotes, ela tirou o lacre de todo o negócio da, da minha do free shop pra fazer assim. Ah, this is ok? This ok? This, okay? this okay? Okay, go. Então comecei com o uh -huh. na mão. Aí cheguei na Escócia. Estou lá no famoso corredor que tem as malas. Cadê minha mala? Cadê minha Ixi. mala? Todo mundo pegou as malas e cadê minha mala? Meia hora que eu fiquei lá esperando. Vou esperar. E cadê minha mala? Aí o desespero bate, né? Primeira, ah, viagem, inter... Primeira viagem internacional... Sozinho, não tinha como eu ligar pro meu amigo porque não tinha telefone de chip nem nada. Aí eu comecei a perguntar, né? Quem tem boca vai a Roma, como diria, né? Aí o cara falou: putz, vai ali. Aí eu fui numa salinha. Aí eu, graças a Deus, dei sorte. Eu cheguei lá e falei: oi, tudo bem? Eu vim do voo e a minha, minha mala. Aí o cara, na hora, ah, você é do Brasil? Sim, você veio do voo, passa por tal, tal. Ah, sim, é que sua mala chegou antes que o seu voo. Nossa. Oh. Veio em um outro cara. avião, porque você fez ponte aérea, não, acho que não sei se não coube, mandaram por outro avião e chegou mais rápido, graças a Deus, né? Aí, beleza, cheguei na hora de fazer o check-in, tava Aposto, já vazio, cara. então eu peguei a, pra, perdão, pra, na imigração, né? Cheguei na imigração, mano, o escocês não foi com a minha cara, aí já começou. Aí eu levei, eu, eu, na época eu vi que era legal levar uma cartinha... Pra falar que eu tô indo lá, que... Aí eu pedi pro meu amigo escrever, ah, my dear friend, né, meu, meu caro amigo, Elf, você tá vindo convivindo. aqui me visitar, né? Porque eu vi que era uma boa prática, é a primeira vez que eu viajei. Aí o cara leu a carta e começou. Tá bom, o que você veio fazer aqui, de verdade? Eu falei, então, eu, eu vim visitar meu amigo. Ah, o que, que o seu grande amigo faz? Mano, é o que eu falei, ele tinha acabado... Eu tava no dia do primeiro dia dele de trabalho. Eu falei, cara, eu não sei onde ele trabalha, mas eu sei que ele acabou de mudar, ele é de TI, trabalhou comigo. Ah, mas seu dear friend, né? Seu grande amigo, e você não sabe onde ele trabalha? Cara, e um começou a colocar comigo. Ele falou, quanto você trouxe dinheiro? E a primeira viagem que eu fiz, eu achava que Libras era só na Inglaterra. E Libras é na Escócia. E eu, Nossa, o dinheiro. Cara. E assim, eu tava com aquele cartão do Travel Money que você passa onde você quiser. Mas o dinheiro que eu tinha físico era euro. Aí já começou. Mas aqui é Libra. E ele falava pound, na né? época eu não sabia que pound era Libra. E o pound, que merda é essa? É, e aí o cara tava achando que eu tava tentando entrar pela Escócia pra ficar na Europa. E eu falando, cara, mas eu, eu vou ficar cinco dias aqui. Me dá um período de cinco dias, se você quiser. Eu tenho, eu tenho passagens já compradas aqui na Ryanair. E aí eu comecei a mostrar os voucher pro cara. Aí, eu, aí o cara, tipo, sei lá, se é porque era aqueles voucher impresso, que tudo bem. Cara, o cara não tava acreditando que eu tava, tipo, que eu tava indo fazer um mochilão. E ele começou tá, a tá me. Grande, legal, né? Ele começou é. a me travar, cara. Ele me travando, me travando, me travando. Aí eu falei, cara. Aí eu comecei. A... Até o meu inglês, eu falo inglês bem, começou a travar. Eu comecei a ficar nervoso. Falei, mano, fudeu. Já... Minha mala já atrasou, já tive 30 na França. Ó, então, tá tá que por... o eu pensei então, que é. o cara ia me barrar. Eu que o cara ia me barrar. Aí o cara me olhou feio, me olhou... depois que eu expliquei tudo, mano. Eu expliquei um monte de vezes. Falei, eu não sabia que aqui não era euro. Aí começou, o que, que você vai vir visitar aqui na, em Edimburgo, na Escócia? Eu falava, cara, eu não sei. Eu vim visitar meu amigo, é a primeira viagem, ele vai me mostrar as coisas. Então assim, deu muito a entender que ele achava que ele queria que eu, eu, eu ia entrar na Europa pela Escócia e queria ficar lá na Europa. E eu falava, cara, eu tenho emprego no Brasil, trabalho num banco no Brasil, eu não vou, eu não quero ficar aqui, eu vou voltar. Mostrei, tipo, olha aqui minha passagem da Ryanair, minha passagem aqui do decolar pra voltar. Só sei que no final o cara olhou muito torto, é. foi lá e tá bom, carimbou lá o meu passaporte e deixou eu entrar. Cara, imagine você, que primeira, merda primeira, primeira, primeira viagem que você vai fazer internacional, aí, já deu treta na, na ponte aérea, minha mala atrasou. É, já, eu já tava zicado, né? Já tava, aí, já tava zicado, cara. E aí tudo bem, consegui passar, Aí a última zica foi, eu tinha um combinado com o meu amigo de encontrar ele num lugar, num tal horário. E na hora que eu ia chegar, pegar a mão, cara, tinha tempo de sobra. o que aconteceu com essas merda? Não consegui encontrar meu amigo. E aí o que aconteceu? Fudeu. E aí meu amigo começou a ficar preocupado porque eu não tenho celular lá. Só que aí eu lembro, tudo, tudo que ele me falou eu anotei. E aí o que eu fiz antes de eu ir viajar, eu botei no Google Maps como chegar do aeroporto até a empresa dele. Aqui que eu fiz foi muito engraçado. Aí eu fui na boa, fui lá, saí, peguei o busão, desci no ponto, olhei a rua. Aí, aqui aqui, vira direita, esquerda, direita, esquerda, cheguei na empresa. Só que ele não tava lá. E já hoje estou aqui na Escócia, né? É, ele não tava lá. Ele tava é. me procurando. Aí eu bati na porta da empresa, falei, tudo bom? E os caras, aí escoceses, né? Eu digo, só o cara aqui da imigração pé da mãe, que era um pé da mãe. Mas o pessoal é super gente boa. Aí eu expliquei a minha história e falei, tudo bom? Eu sou amigo do, do, do Mazei. E eu tô aqui porque eu vou ficar na casa dele cinco dias e tal. E ele me deu esse endereço e teve um problema, eu não consigo achar ele. Nossa, a moça foi super gente boa. Não, entra aí, fica tranquilo. Ele trabalha aqui mesmo, é o primeiro dia dele e tal. Eu só lembro que eu fiquei sentadinho numa salinha assim. Aí ele chega, cara, assim, ele não me viu antes, ele chega com uma cara de desolado, do tipo, fodeu, mano, Fudeu. cadê o Elcio, cadê o Elcio? Aí a hora que ele entra na sala, ele me vê ele, mano do céu, vai ferrar, <risos> velho, eu tava lá na estação, eu comecei a procurar, eu andei na estação, eu vi, eu não te achava. Puta que pariu, moleque, como é que você chegou aqui? Eu falei, não, você me passou o endereço, eu, não, eu procurei, eu sabia chegar aqui. Aí você já fez uma entrevista você tá contratado... Porra, já pensou? Aí ele me explicou depois como é que eu chegava na casa dele, me deu a chave e eu fui. Mas, cara, imagine só... Eu com uns 22, 23 anos, primeira viagem na Europa, só B.O. Aí agora é que eu brinco, galera. Procurem pessoas como o Thiago, empresas, assim. Porque, cara, primeira viagem que você faz, passar um perreiro desse, eu me, eu me virei bem. Cara, imagine se dá uma merda, ou até mesmo se você não Pô. sabe lidar com a situação. Você não sabe Meu pai não sabe inglês. Ele depende de muito da minha mãe nessa parte do inglês. Já pensou dar uma merda se você não sabe inglês? Você volta pra casa e nem sabe por quê. Então parece é que eu, eu falo que da é, da é da bom da ver da isso. O inglês, inglês escocês é totalmente diferente. Nossa, o inglês, de escocês, de, inglês de escocês e de irlandês é difícil, viu? Eu tava num é. bar, primeiro é dia bastante. que eu fui na Escócia, eu achei um bar muito legal. Aí comecei a tomar homem eles são bem simpáticos, né? Um tiozinho escocês entrou pra conversar comigo e tomou uma breja. Escocês e irlandês, por causa de passado, não se dá muito bem. Eles têm uma certa rixa. Aí chegou um irlandês. Cara, era um escocês e um irlandês bêbado conversando comigo em inglês. O escocês já não tava mais entendendo o irlandês. Eu já não tava entendendo mais porra nem né, o que os dois estavam falando. Porque os caras são também... Tão... nossa, mano, esse tiozinho tá muito louco já. Cara, imagina que, que merda, né? Então, por isso que eu, eu, eu prezo muito esse negócio assim. É, óbvio que eu aprendi na experiência, né? Então eu, eu tenho um pouco mais de conforto em ir sozinho. Mas, cara, é, é, eu penso na época que. Na época eu até pensava, pô, eu devia ter visto com alguém, mas eu não queria uma agência. Igual, por isso que você é da, da empresa do Thiago, eu não queria uma puta agência. Não precisa falar nomes aqui de agências, porque essas agências aí são muito caras. É, igual o Thiago falou, pô, eu tava com meus 3 mil guardado. Primeira viagem, juntei, porque eu queria ir pra Europa. Puta, eu fui nos hostel, mais baratinho pra poder tomar minha cerveja. Né? Não dá pra, às vezes, contratar uma empresa grande. Então, o que eu achei legal do, do Thiagão e da empresa dele, é isso, sabe? É uma empresa que consegue tratar muito melhor os públicos, né? Desde o cara que tem aqueles dois mil reais guardado e quer muito fazer um mochilão, até os caras de 90 mil. Então, hoje eu até vejo que se eu conhecesse o Thiago na época, eu iria com o Thiagão, cara, porque... Só pra não passar esses perrengues aí, né? Putz. Cara, tem muita, tem muita coisa que a galera, tipo, às vezes tem um, uma ideia muito errada, assim, sabe, porque querendo ou não, uma agência convencional, ela é uma revendedora de pacotes, e realmente fica mais, mais caro, no caso da, da minha empresa, da de mochila pronta, ela é como se fosse a fábrica, porque eu que produzo as viagens, então você tá falando direto com a fábrica, você está personalizando, você tem acesso a um preço mais diferenciado, é uma empresa que tem seis anos que não tem uma reclamação, é, outro ponto é que a empresa ela é online, então a mesma tratativa que a pessoa vai ter aqui no Brasil, ela vai ter quando ela estiver viajando, então isso traz muita segurança. E tem um outro ponto também que é importante, que é a minha própria experiência que ajudou a construir a empresa. E sempre as pessoas que eu contratei para trabalhar junto comigo era uma regra da empresa e continua sendo Você que a pessoa precisa ter é pelo menos 15 países no currículo. Porque como que a pessoa vai conseguir atender uma outra pessoa, uma viagem internacional, se ela não viveu aquilo? A gente vai... fala muito isso, né, Adriano? Quando a gente contratou na, a nossa equipe, né? Como é que eu vou ensinar DevOps pra alguém como uma pessoa que não faz... O que é DevOps? Que é desenvolvimento de software. Então a gente é. quer pessoas com experiência. senão não, é o que você falou. é O cara que só sabe na teoria. Pô, você, você é o puta cara das viagens. Quantas vezes você viajou pra fora? Ah, oh, nenhuma. Então, é porra. É o que a gente falou um pouco sobre coaching, né? Lembra? É, do coaching a mesma parada. De parada. De coaching, como é que você quer fez, falar de né? carreira com alguém se você não teve uma carreira? Né? Se você não fez as coisas, né? Então, é, é muito legal. Putz, legal isso aí, cara. Cara, Não, você eu... falou de história de, de viagem. Tem uma de avisar, gente vocês rapidinho. Lá em Bruxas, até que o André comentou, aí, me inspirou aí nessa, nessa história de que Bruxas era uma antiga cidade de bruxas, falava. Até acho que por isso que vem o nome Bruxas e Bruxa. E, e aí, cara, eu tava com um amigo meu, a gente foi fazer um mochilão também. Eu tava lá, fui fazer um couch Surf na casa de uma mulher. Cheguei lá, cara. É... Primeiro, a mulher era de noite, tava até meio que chovendo. O cabelo desse tamanho, assim, parecia, tipo, bem espetado, parecia um pouco do Bozo, assim, tá ligado? E cabelo vermelho. Ela atendeu fumando um banza, velho. Tipo, dedão de gorila mesmo. Dedo de gorila. Cara, passando gato, assim, tinha uns 10 gatos dentro da casa Nossa, dela, espelho pra tudo Eu falei, puta que pariu, onde é que a gente <risos> se meteu, né, velho? Eu olhei pra ele assim falei, mano, tá Meu tarde, eu aqui mesmo, o pessoal tá esperando. Não, e detalhe, a mulher é super gente boa, engraçada, não sei o quê, uns 45, 50 anos, mais ou menos. E, e beleza, né? E aí, numa dessa, ela falou assim, olha, essa aqui é a chave de vocês, pra gente poder entrar e sair da casa da hora que a gente quisesse, que a gente ia ficar dois dias lá. E... O chaveiro, cara, ele era feito de cabelo. Nossa! Ela não falou aí... assim? Só não entra nesse quarto aqui, tá? No como esquecer é, assim? Esse na verdade, da forma, ali se, se decompõe. Ela pegou no cabelo deles, que quando eles dormiram, ela foi lá e cortou e fez. Que horror! Não, brincadeira. Não, detalhe, eu tava com o de dormir meu brother também. Daí a gente pegou cada um com seu saco de dormir, a gente fechou, fechou só com o um olho de fora. Só, essa manhã não vai pegar cabelo de ninguém aqui. Né? Vai fazer um fudu nossa, será Todo jeito. mundo que dorme lá é escalpelado. Não, nem foder ah, Cara, não acredito. Virou muita história. É engraçado, né? Tipo, você imagina, pô... É, não, era... da porra, né, mano? Imagina. É, porra, é, é mesmo, uma cara. casa de uns três andares, aquelas casas fininhas, assim, todas de madeira. Falou, de madeira. este andar vocês não podem ir. Não tem nada demais, vocês não podem ir nesse andar aqui não, tá? Que é onde ela, é, ela mata as pessoas é, e faz ele as A esperando, ó. Fica esperando chegar um maluquinho de bicicletinha, assim. Com a <risos> Vamos jogar um jogo. Olha <risos> a game, E comecem é, os jogos. Aí, esse dia foi... E legal, tem... Tem... Legal. Eu fui sortido no meio do deserto do Marrocos, lá que o cara queria mais dinheiro pra poder continuar o rolê com os camelos, lá. tá tava no meio do nada. deu o cara, não, não, porque agora aqui pra gente poder continuar pra voltar, você me deve tanto. Eu falei, não, ah, puta. Caraca, eu, eu você... deixa eu, é uma Tiago, eu, eu fazer uma pergunta. Você falou um negócio aí que eu lembrei de uma coisa. Eu vi outro dia um cara, ele foi, acho que, trabalhou como produtor do Faustão. Eu não lembro o nome dele. Ele tava num podcast também, acho que do... Eu não vou lembrar o podcast, não vou falar errado aqui, não. Mas o que, que ele falou? Ele falou assim, olha, não vai com a sua mulher para o Egito. Porque é. lá o pessoal mexe para valer com mulher, cara. Então, assim, vá preparado e, se possível, não vai com a esposa. Porque senão... Sério? E se for... É, boni... é, é. lá a coisa... Eu lá é não sério. Foi falar isso. é. No, no Egito, eu já ouvi falar, mas muito menos que outros países. Tipo, Marrocos já tiveram amigas próximas que ofereceram camelos sabe? Ah, você é, quantos... conta... Não, é cabra aqui, forte. você não quer vir aqui é, comigo pela é. essa cabra, né? É, é bizarro, ah, né, cara? A pessoa tá com o homem do lado, tá viajando. É, cara, eles não respeitam não. Assim, é que é... na verdade, ele disse que é uma curiosidade, porque as... a curiosidade do mulheres... caramba, é uma cultura de merda desses caras isso sim. É aquela cultura é, então, dele cara, de é, machista, é uma cultura de boça, é uma cultura machista de achar que mulher é objeto, cara. É uma bosta é, isso. Exato, é, exatamente. Do mesmo jeito que tem e... o pessoal lá da de, de como é que é o nome daqueles lugares lá que tem os sultões lá, o Mudávi é é, é, é, é, é, é, é, é, é a é, é um lugar que eu não queria com minha mulher por uma coisa eu não vou num lugar onde a mulher não é respeitada você vai num lugar com a sua mulher que se ela não quer se ela quer andar com vestido se ela quer andar com uma coisa vão falar bosta então assim enquanto essa galera não aprender a ter uma cultura boa com as pessoas não adianta, eu não vou porque. Ah, nossa, mas Dubai, Abu Dhabi, que um país machista, que se sua mulher quiser andar de top e de saia ela não pode, porque o pessoal vai falar que isso é pecado, que ela é uma puta, alguma coisa, eu acho isso hiperzoado. É um país que pode ser bonito, pode ser muito legal, mas eu não, eu não gosto de ter, tipo, incentivar esse tipo de cultura, sabe? É uma merda, sabe? Eu acho que a gente vai morrer e vai ver essa mudança aí, cara. Porque. Ah, eu é também não. Envolve é religião, sabe? Uma coisa. Não duvido também, não, viu, Tiagão? Mas é, é por isso que eu falo, eu não incentivo, cara. Não tenho ah, não, vontade então, nenhuma de conhecer. É religião com dominação, né? Com subordinação. Então, é eu uma mistura. Não. É, é, é, é que nem. Eu já falei, eu, eu também não tenho muita vontade, não, viu, cara? Na verdade, é por medo, tá? É tanta coisa que a gente escuta. Sei lá, eu tenho um receio da porra, cara, sei lá. Eu não. Ah, eu tive a oportunidade de visitar vários países árabes já, cara. Eu assim, me senti sempre muito seguro. É uma cultura muito ah, legal. você foi? Eles explodem os outros países, Adriano, não deles, entendeu? Fica tranquilo, pode ir pra lá. <risos> Mas você não foi em nenhum momento, nenhuma vez hostilizado, é. nada? Você não, nada, você não é, sentiu isso? Mesmo. Cara, detalhe, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de viajar pra me testar. Então, por exemplo, eu fui pra países árabes no mês do Ramadã que é aquele bem sabroso é, é corajoso hein mas é, é, que eu, é mas é que eu brinquei né homem né eu queria ver uma mulher sozinha solteira é, é, é. É indo no Ramadã né mas tudo ah, bem mas a questão da comida assim da deles rezarem cinco vezes ao dia né com toda aquela questão e, e a comida é complicado porque são, eles não comem nada do nascer do sol até o pôr do sol Jejum. caraca velho muitas vezes tem água que eles podem tomar e tem gente que faz no Ramadã todos os, os, todos acho que são base 40 dias, se não me engano, de ramadã. Tem, tem os mais ferveros. É a quaresima, de... tipo a quaresima tipo deles, de... ah, aqui é óbvio que. Tipo Ou isso. não, tipo isso, né? É, tipo isso. Mas aí, você acha um lugar de... para comer lá, Thiago? Você achou lugar para comer? Porque então, Encontrei. O que as pessoas fazem? Elas cozinham em casa, é, ou você vai num restaurante e você pode pegar para você comer no seu hotel. E ah, você não pode então. comer na rua. Mas eles só fazem isso porque é uma cultura um pouco mais assim vamos dizer. Algumas cidades mais turísticas. Não, falar, não, é, você tá falando, os caras querem ser cidade turística e ser extremo, não dá. Aí, o que já que que aconteceu, é. cara? Eu tava num shopping lá em Dubai, velho. Lá no do, do, do, do Dubai Mall. Dubai que era né? um, um, um carrefour. Cara, shopping gigantesco gigantesco. Fica ali do lado do, do Burj Khalifa. Cheguei lá, tipo, um carrefour lá dentro. Tinha um frango já assado, assim, tipo, na, na rotisseria lá do, do, do mercado. Cara, levei uma fome absurda por comer dentro do banheiro do shopping. Coloquei lá, sem brincadeira, sem entrar nas cabininhas, assim, onde tem privado, não sei o que e tal. Cara, tinha, mesinha, tinha uma bancada de mármore. Por que você foi comer lá? Não entendi. Porque você não pode comer na... Mostra... Mostrando não você pode mostrar está... que você está comendo. Respeito ah, porque é. eles estão no período de ramadã. Você pode ser preso, cara. Ah, isso é mas... Você, agora imagina o cheirão de frango assado no banheiro, né? Mas é você já sabia disso, Thiago? quando foi pra lá? Ou você aprendeu lá? você já, já sabia? Já ah, sabia, tá. não, eu ia tomar Opa, água. Tá, por não. isso que é bom ter alguém te... Olha, ah. cara, se você não estuda, é bom alguém te gerenciar, cara, pra você ir pra um lugar desse. Várias poesias, cara, tipo, várias sacadas tá louco, que me... Assim, você, deve... você comeu no banheiro, matou o frango lá no banheiro? Cara, tipo mesmo de mármore na própria. É, é bom que dali já vai embora. Isso né? que eu pensei, já comia já sentado no vaso, né? Não, <risos> já, já, já, já, canal direto. Rapaz, pato, né? É pato, já vai direto. <risos> Mas, é tudo, Mas, cara, né? negócio é super limpo, enchimento. Quando, que, eu, quando que ocorre o Ramadã? Você sabe que época do ano? Normalmente é no mês de junho. É, só que cada ano, é julho, julho, cada ano muda, depende da lua, do... eu não sei exatamente, é ah. É tipo igual a nossa páscoa, sabe, que, que muda aí 40 uhum. dias e tal. É, legal, então, é... perrengue, putz, é, o que eu ah, falo, esse é... negócio de cultura, tem umas, eu falo, acho que religião nunca é pra ensinar o mal, mas ser humano é um é. bicho complicado, né, igual eu comentei, putz, tipo esses países aí, igual você falou para tratarem sua mulher igual um objeto, querer esse camelo, é. ou sua mulher não pode andar com tal roupa porque é tá desrespeito, bem. mas... Eu entendo que a cultura dos caras, mas é. acaba sendo mas... um pouco desrespeitoso, né? Se for eu, eu, eu, sinceramente, acho que passa uma ideia da, da cultura muito errada aqui pra gente, é. sabe? É... Só pra vocês terem uma ideia, eu, eu tava lá no Marrocos mesmo, e aí eu tava indo de... Acho que era de Rabat para Chefchaouen, que é uma cidade toda azul, Chefchaouen. Era um trecho, cara, que ia demorar tipo umas 7, 8 horas, mais ou menos, de ônibus. É um trecho bem bem, bem longo, né? Bem cansativo. E no meio do caminho ia ter uma quebra, eu ia ter que trocar de transporte né, para seguir viagem. E eu tava com receio, porque eu ia pegar o último transporte. Talvez eu, se atrasasse, eu ia, ia dar tempo. E eu tava trocando ideia com um marroquino tal, que tava do meu lado ali no ônibus. Eu falei, putz, cara, será que vai dar tempo? Não sei o quê, tal, tal. Isso no espanhol, no inglês, o cara enrolava os dois, a gente foi trocando ideia. Ele falou assim, cara, relaxa, se não der tempo, você fica na minha casa. Minha casa é simples, Caraca. mas é bem-vindo. Legal. Assim, velho. Ele falou, não, lá moram meus filhos, minha, minha, minha esposa e tal, você pode ficar à vontade. Ele queria ter uma chance com o Rodrigo Wilber, certeza. É, é, não, né? não tem um cagaço não, assim, de ser, tipo assim, sei lá, um resbolar, alguma coisa assim, não? Ele rebolar? Não, cagaço deve dar, mas... O é, que ele falou, é, às vezes é... Né? Você vê que o cara é simples, né, tal, mas eu gosto de falar, né, é o conceito da laranja podre, né, por que, que uma pessoa sozinha não faz nada, mas um grupo de pessoas se torna burro, né, então às vezes é muito, Pudo, às vezes uma pessoa vai te dar aquele suporte, igual ele falou, pô, uma pessoa, é. só que aí você começa a ter um cara preconceituoso, na rua, começa a é. falar, isso atrai outro, atrai outro, atrai outro quando você vai ver um monte de gente. É. Né? Então, e você eu... dormiu, eu te... só para entender, você dormiu na casa do cara? Não, consegui pegar o ônibus. Não. Ah, conseguiu? Ufa, deu certo. Deu certo. Deu Mas bom. iria tranquilamente. Iria. Azar do cara, hein? Ah, Foi o cara, faz cara. Crau... o cara tá costumando fazer crowdsurfing, que é igual essas pegadas que ele falou aqui em casa de bruxa tal. e tal. Dormir na casa do cara lá é ser melhor do que dormir na, na, na areia lá. I, iria bem de boa. Cara, tem uma história é, que é muito louca no Marrocos também. Eu tava aqui, assim, tem muita... É, é, é muito comum sumir bagagem, tipo, você para no meio da estrada, você está dormindo à noite, com no ônibus noturno, Nossa, mano. E, é, e babai os 40 ladrões aí roubando. Não, não, a galera abre ali o malheiro, que desceu mesmo do busão, pega a sua mala ali e sai fora. E aí, eu numa dessa, cada cada parada de ônibus, eu acordava. Eu acordava assim, falar, falava, cara, deixa eu descer, descer eu do ônibus, o bagageiro fechava, voltava, voltava para dentro do ônibus, voltava a dormir, beleza. E então, aí, eu já sabia que eu, eu tava quando eu tava morando em Portugal, eu tava dividindo ali a, a moradia com alguns espanhóis, é, e aí os caras iam muito pro Marrocos, até pela proximidade, né? eles falaram, olha, leva é, cigarro, leva alguma coisa daqui, que lá é muito caro. É prisão, caralho, é prisão, é leva cigarro. E aí você pode trocar por alguma coisa lá, alguma, sei lá, faz um escambo. Pela mulher do cara. Ele tava é, preso, é velho, ele tá, ele, tá, ele, tá, ele tá zoando, ele tava preso, só pode agora. <risos> E aí, mano, eu levei um, um, um cigarro, acho que era o do Camion, sei lá o que era. E aí, o que aconteceu? Eu tava sem dinheiro marroquino ali. É, acho que é o Riyadh, o, como que chama? Puta, esqueci o nome da, da, da moeda. O Dirão, Dirão o marroquino. E aí, cara, eu comecei a vender. A gente parou numa, numa, num restaurante, assim, de beira de estrada, e eu, e eu sem dinheiro, o dinheiro local, tava com estava, tá, os caras estavam aceitando. Eu comecei a vender cigarro para os marroquinos. Cigarro, cigarro. Um Malboro, Malboro Black. Tipo aquelas. É já foi, quem já foi na balada vai lembrar aquela tiazinha que vende é. cigarro, vende house. Aí o Tiagão lá. Malboro Black, vermelho. Malboro Vermelho Light, Malboro Black, aquele da bolinha que se aperta. A gente começou a vender lá. O Thiago comprou o ônibus do cara. Comprou o ônibus do cara só com cigarro. Parece prisão, mas é Marrocos. Aí fui lá, cara, vendi tudo, vendi uma cigarro, deu uma grana, fui lá, consegui jantar, pelo menos. E aí, o que velho. aconteceu? Voltamos pro ônibus, seguimos viagem. E aí, numa dessas paradas assim, eu acabei dormindo e não desci pra ver minha mala. Puta, aí eu é. acordei e falei, cara, puta, deve ter sumido minha mala, não sei o que, Eu sou o único, eu era o único gringo no busão, velho. Vamos ao eu bingo! bingo. Eu, só, eu só viajava no jeito mais ruts assim possível e com a galera local e aí vai ver dia onde, é onde acaba o preconceito nessa hora aí cara tinha tipo uns outros marroquinos assim do lado tal aí eles viram assim que eu tinha dormido e na, na última parada que eu dormi e não desci tinha uma macieira uma, uma árvore de maçãs os caras foram lá pegar um monte de maçãs para eles e encheram uma sacola para mim velho e falaram olha eu vi que você, é, você não desceu e talvez você tivesse com fome e aí a gente trouxe para você uma sacola eu cheia lembro. de maçãs do gente nada boa, né, mano? Mas a, a mala não tava mais lá, mas a maçã tinha para resto da vida. Não tô brincando, <risos> é a mala tinha sumido, mas tinha maçã só que a gente roubou sua mala aqui a gente trouxe maçã para você. Não tô brincando, tô brincando. Cara, esse negócio de preconceito eu lembrei de uma história também. É, uma vez que eu fui para Argentina, foi na já até contei aqui para vocês. Essa que eu fui lá, fiquei um mês na Argentina na, na, na empresa que eu foi trabalhei. O, o Maradona. Conheci a hora que eu, o Maradona. A hora que eu olhei a cara. foto, eu falei, a ah, Maradona, né? <risos> tá meio gordinha que Maradona. maradona. É, até, tá, bem. É, Mas tá é foi bem, naquela é. viagem mesmo. E aí, o que aconteceu? É, eu teve um final de semana que a Camila foi pra lá, a gente passou o final de semana em Buenos Aires e na segunda cedo eu tinha que voltar pra Campana. E aí, beleza, peguei o um ônibus em Buenos Aires e fui. E aí eu não sei se eu dormi, o que aconteceu. Eu acho que eu dormi dentro né, do ônibus. Eu passei o ponto, cara. E aí a hora que eu era desesperado, e eu falando com o motorista aí, as, puta, o motorista, não sei se ele estava de sacanagem, ele falava, meio que não entendia o que eu tava vou falando. Vou esse brasileiro aí, né? Vou lá é, esse é brasileiro. É, tipo isso, vou esse brasileiro. Eu sei que num determinado momento, eu, eu, eu tinha passado o ponto, eu precisava voltar para a campana, aí uma mulher que tava no primeiro banco, ela falou assim, é, me chamou né? Ela falou assim, olha desce no próximo ponto que já tem um táxi te esperando pra ir pra onde você precisa. Aí você eu... falou, eu sou muito foda eu tô fudido, né? É, não, aí sabe que você demora pra processar? Aí, a, aí tinha uma senhorinha do lado dela falar assim, fala obrigado, né? É. <risos> e eu, porra, fala obrigado, é que assim, eu não, eu não tava nem acreditando que a mulher tinha feito isso. É. E, cara, e era verdade. Eu... eu, eu... Desci no próximo ponto tinha lá é, a Zochomotaxey é é o que ela o fez, ela, que que ela, fez? ela ligou do celular dela cara ah, ela ligou do celular dela ela, cara, ela, cara. ela ela ouviu minha conversa com o motorista ela ligou do ela celular tiazinha? Vai Ela descer. tiazinha era não era meia idade assim que a é tiazinha foi essa... a que falou para eu, eu falar obrigado <risos> Mas, cara, é isso, você vê. É, quando você menos espera, as pessoas te ajudam, né, cara? No país, é, é, é, é muito isso, cara. Isso É Isso é isso é, isso é dá mesmo. É, é bom demais, cara. É, com, acho que conversa tá boa, mas também. Tá bom, né? Já abusamos tá bastante ótimo. do Tiagão aí. Ô, ô, Thiago, acho que a gente vai ter que chamar uma segunda vez depois Vamos, aí pra você continuar as histórias, cara. Vamos fazer uma só é pra contar a Não nem pra perguntar mais do Thiago. Vamos marcar uma outra só pra contar a história. Thiagão, câmera está em ti, dá, dá, dá seus pareceres finais, seu tchau aí. aí. Obrigadão aí mais uma vez pelo convite, viu? foi divertido demais o bate-papo, foi muito bacana dividir um pouquinho da, da experiência pessoal aí de viagem, um pouco da De Mochila Pronta, valeu pelo espaço, espero que vocês tenham curtido também. Quem quiser conhecer um pouco mais da agência, segue lá a gente no Instagram, que é arroba De Mochila Pronta, pode conhecer o site, a gente está remodelando muita coisa, o site, a marca, a identidade visual, tem muita coisa vai ser de mochila pronta antes e depois da pandemia, então a gente está sempre se renovando e trazendo coisas novas aí, espero que vocês tenham gostado, e obrigado aí mais uma vez pela, pela oportunidade. Obrigado. Cara, pô, de boa, Tiago, a gente que agradece aqui a tua participação, é, eu acho que agregou muito, né, trouxe aí várias, não, não só, a gente sempre fala aqui de histórias e tal, mas você trouxe bastante informação aí o pessoal que está querendo viajar, e galera, fica a dica, né, é, toma cuidado aí, fazer uma viagem sozinho, é, toma cuidado, dependendo para onde você vai, vale a pena realmente você procurar uma ajuda profissional, o Thiago aí mais do que indicado, falo por experiência própria, minha experiência foi muito boa com ele, e se precisar, né, entre em contato com ele. Adriano, Nelson, valeu, obrigado por mais um. Obrigado, Vamos Thiago, lá. Obrigado, André. Elcio, valeu, cheguei. hein? E aí, galera, como a gente sempre fala, né? Gostou, comenta. Não gostou? Eu conheço o Tiago. Ele falou aí da nota 5, mas eu já tive uma treta. Põe aí, mas chama você é, e o Tiago é, aí para a gente ver o que aconteceu aí e te conversa. Né? É, Deixa o é, seu, é, tem é, seu é, comentário, é. tanto bom quanto ruim, que a gente vai respondê-lo e vai ajudá-lo aí no que precisar, galera. É, aí. Boa. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu.